Ha! Ha! E aí, gente? Tudo bom? Mas bem-vindos a mais um jogo clássico aqui no Buncha E esse é o primeiro jogo clássico que eu posso falar alto, porque é a primeira vez que eu faço e o meu filho está acordado. Normalmente eu faço à noite, ele está dormindo, e essa é a primeira vez que ele está acordado. Conforme vocês devem ter visto, este jogo de hoje é o jogo entre... Phoenix Suns e San Antonio Spurs, jogo 4, das semifinais da Conferência Oeste de 2007. Não fui eu que escolhi esse jogo, foi o meu convidado que escolheu, porque eu tenho um convidado torcedor do Fênix Suns, torcedor fanático, um dos quatro do Brasil, brincadeira, e ele joga basquete comigo, a gente joga basquete semanal, eu conheci ele nesse basquete, que eu jogo já faz uns três anos, está interrompido nesse momento devido à pandemia, e a gente e eu convidei ele para fazer essa transmissão e ele que escolheu esse jogo porque ele é um torcedor do Phoenix Suns o nome dele é Lucas e eu vou colocar ele na tela se eu não errar, agora Deu E certo? aí, Val, tudo bem? Então, a questão, é tudo bom, Lucas? Uh, eu botei aqui no chat meu convidado está tendo um problema com o microfone e ele conseguiu resolver às 15h59 esse aqui é um cara pontual é, Pontual, tem que ser, né? E a camisa do Santos, cadê? Ah, a camisa do Santos tá lá em cima. Na verdade, já que tá frio hoje, mas aquela que o Olinho me deu tá, tá lá em cima. <risos> eu tenho hoje uma eu tô camisa de do Santos. É, então, o que, que tu tá usando? Boston Bruins aí? Que que é? Não, é Pittsburgh Penguins. Penguins. Há, há, muitas pessoas que assistem o Buxa tem têm uma. Os outros esportes americanos têm uma rejeição muito alta. Principalmente ah, quando, é? eu falo, quando eu falo no podcast de beisebol, meu Deus do céu. Não, mas beisebol é muito chato, né? Pelo amor de Deus. <risos> é exatamente essa a reação de todo mundo. Não. Cara, beisebol é, é, é um negócio que eu não, eu não entendo como é que as pessoas gostam. Cara, teve. Já existiu o podcast quando teve a última World Series e Houston tava lá, todos torço para Houston Astros. E ah. Houston <risos> jogou e eles perderam, eles ganharam 2017. Esse ano, 2019, a final foi contra o Washington Nationals. Todos os jogos, o time que jogava fora de casa, ganhou. Pela primeira vez na história dos esportes americanos. Então, o Houston tinha vantagem, perdeu as duas primeiras em casa. Aí foi jogar três fora. Ganhou as três fora. Aí parecia que ia ganhar e perdeu as duas em casa de novo. Cara, os playoffs Eu tem cinco, muito cinco jogos? Tem sete jogos? É melhor de sete também? É melhor de sete, é. Cara, sete jogos daquele dura o quê? Um mês quase? De beisebol? É. Não, é todos os dias, é um dia depois do outro. Então, mas um dia dá tempo de acabar um jogo? Ah, dá, dá, dá. a não ser que chova. Mas ah. a, as finais são ali em outubro, novembro, não, não tem muito risco de chover. Mas o que, que aconteceu? Você fazer uma pergunta que me fizeram uma vez. Você jogou um dardo uma vez no mapa dos Estados Unidos, caiu em Houston e você começou a torcer para todos os times de Houston? Cara, o Houston Rockets, eu sou dos anos 90, né? Eu sou um pouquinho mais velho, tenho 37. Uhum. E ali no meio dos anos 90 era um dos times bons, e, e tinha aquela parada da... Todo mundo torcer para Chicago Bulls, e a, a informação não chegava direito, aí eu acho que eu torço porque foi uma, uma identificação meio tipo, ah, tem aquele time meio underground, com aquele jogador, que é o cara que faz 38 pontos, 17 rebotes, 17 tocos no jogo, e acho que rolou uma identificação de ser um time meio, meio escondido, porque a informação dele não chegava, os jogos não passavam, e eu acabei torcendo por isso, e o Houston Astros foi para o Tabela, porque segue nas redes sociais, aí... Eu, os jogadores uhum. do Rockets estão no jogo do a, dos Astros, aí tu vê os jogadores, aí tu começa a acompanhar os resultados. Quando vem, tá torcendo. É isso. <risos> é, eu não, eu não eu acho que assim, eu conheço os times de Phoenix, mas. não. Acho que tem o, o Arizona Cardinals, o Durocock, é o Phoenix Caiores. Cara, de beisebol, acho que é o Diamondbacks. Se eu não tem me um engano. Tem o Arizona Diamondbacks, tem. Isso, é o Arizona Diamondbacks. E tem Diamondbacks. o Phoenix Mercury. Ah, não, mas esse aí, é WNBA, esse aí o torço mesmo. O Houston Comets foi a primeira dinastia da NBA, quatro títulos em quatro temporadas. Alguns anos depois não existia mais. É... Como assim, não existe mais? Ele, ele, ele foi extinto, tá extinto? Ah, é? Ele ganhou não as primeiras aconteceu. quatro. Ah, o, o dono do, do Comets era o mesmo dono do Rockets. Aí ele queria vender a franquia, ninguém queria comprar. Eu não sei o que aconteceu e extinguiu a franquia. Uhum. Eu não sabia, não. Mas os banners estão lá no, no, no Toyota Center. Sendo que eles nem jogavam no Toyota Center, jogavam no Compact Center, que era o antigo. Mas hum. os banners de campeão estão lá todos. Era o time da Janete, né? Ah, é verdade. O time A da Janete, Janete. é tracampeã da, da NBA, é. WNBA. Pior que o Mercury tem que. Acabou de aparecer e já tem mais título que o Suns, cara. Isso é uma tristeza. <risos> Quantos tem? Eu não, não, não Acho prunente. que tem um ou dois. O é. Mercury já tem, deve ter um ou dois. Aquela, aquela... Griner que enterra todo ah. jogo é do Mercury, né? É, é. Mas é, a, é. a estrela lá é a Taurasi, né? A Dayana Taurasi. Eu, tô, eu tô, realmente tô meio por fora. Eu até acompanhava alguma coisa recentemente. Até vou voltar ah, a dela, acompanhar. Ela é das antigas. Ela é bem das antigas. Joga bem pra caramba, véio. Oh, eu tu, oh Lucas, tu tá conseguindo ver os comentários aí do lado, né? Não, não tá aparecendo eu, nada pra mim, procuro não. Procura uma aba Comments aí. Ah, não, Live Comments, é isso? Isso, isso. Aí dá pra ver os ah, comentários. Ah, agora, agora sim. E eu tenho o poder de colocar na tela algum que eu quiser, por exemplo. Salve, Davi Então, quando tu achar um comentário legal, pode só falar e eu posso... Ok, oh, por exemplo, ó. Oh. Ô, oh, louco, uma pessoa que torce para o SANS? Não, isso aí você pode cortar já. Como assim? A maior sim. torcida da NBA do Brasil é a de Suns, cara. Ou deveria ser. Beisebol é chato pra caralho. Hum. Vale sim é gameplay. Mas a NFL é maravilhosa. Eu gosto de NFL, mas o beisebol ainda tá um, um acima pra mim. Por ser um time que eu me identifico. Por mais que tenha um time em Houston na NFL, que é o Houston Texans, que é o time mais recente, mas eu nunca tive essa identificação igual. É... Bom, eu vou comentários. Deixa eu dar um oi pra galera aqui. Caio Senna, Low28. Tem umas pessoas recorrentes nas minhas lives. O Low 280108 28, sempre está. Black Mamba 24 sempre está. Uh, Black Mamba mais... 24 deve ser fãs do Lakers, cara. Eu já não. Será? Ah, não. Então voltando para quem chegou depois, o jogo, o jogo que a gente vai, vai, vai passar aqui. Suns e Spurs, jogo escolhido pelo Lucas. E é o jogo 4 das semifinais do Oeste de 2007. Eu consegui um jogo aqui uma qualidade muito boa. Deixa eu botar aqui na tela. Tá aí, esse é o início. Não, não tem muita enrolação, já vai começar direto no, no Trip Off. E, e aí a gente vai conversando em cima. É isso. É assim, ah, 23, vai me uma saudade desse jogo. Quantos anos, quantos anos você tem? Quantos anos você tinha? Quantos anos eu tinha? Eu tinha, acho que, 23. 23, 2007. É, eu tinha 24. É, não lembro é... se eu assisti na época Acho que, acho que não, não Cara, é que essa série Acho que foi a série que mais me deixou triste assim, Mais que a, a final de conferência de 2010 cara. É. Oh, Vocês que estão assistindo Digam se o volume está bom Se tem que aumentar baixar do jogo Porque não tem como saber aqui Cara, o é legal desse jogo é que são duas escolas completamente diferentes de basquete, né, cara? Um, um run and gun e um, e um e jogo, é um jogo mais chato. Cabelgado. Chato. <risos> Mas o Duncan era algo mesmo. Roberto. Francisco Alberto argentino deixa eu pegar as escalações ah, para a galera, para a galera. Vou, vou, vou. só respondendo o Black Mamba de 18 esse foi o jogo que o o Nash exatamente olha o bloco do Stoudemire que saudade desse time, olha Pra Ó, oh, escalações, Phoenix Suns, Steve Nash, obviamente, Rajah Bell, Sean Marion, Amaris e Kurt Thomas. Kurt estudar. Thomas. E o San Antonio, Tony Parker, Bruce Bowen, Michael Finley Tim Duncan e Fabrício Roberto. Não, o Cheque ele, ele foi para os Suns acho que no ano seguinte, se eu não me engano. Deixa eu voltar para a tela, está nas perguntas aqui? O Cheque estava no Suns? É. O cheque, acho que foi, foi um ano depois, foi no ano seguinte Que foi uma das piores trocas que o Steve Kerr fez na vida Quem foi exatamente? Tá foi o Marion pelo, pelo Shaq Leonil Principalmente, né, não lembro se teve mais coisa Foi o Shawn Marion pelo Shaq Leonil Vou passar essa luz que eu tô muito branco aqui Não né? Tony Parker, eu tava fazendo um vídeo agora no Calaca. eu acabei de fazer o, eu acabei de subir ele, deve ser o próximo ou o outro Eu fiz um vídeo que a galera pedia muito tempo no canal e eu nunca tinha tempo de parar pra fazer Leandrinho tava no roster, sim, ele era sexto homem, vai entrar logo mais no jogo Eu fiz um vídeo ah, com ficou... É. Esse foi o ano que ele ganhou, né? 2016 Foi, foi o ano que ele ganhou o melhor sexto homem eu, eu fiz um vídeo aí que era todas as camisas aposentadas de todas as franquias da NBA. É tipo um vídeo que deu tipo, uns 15 minutos, ah. aí eu peguei time por time. Ah, Atlanta Hawks tal, tal, tal, tal, tal jogador, com uma foto do banner do, do ginásio. E aí, pra falar pra galera, eu, eu pedi a ajuda do Lucas, porque eu comecei a procurar a foto dos banners do Suns e eu não achava em lugar nenhum. Aí eu perguntei pra ele, meu o Suns, só faltava isso pra eu acabar o vídeo. O Santos tem um banner no, no ginásio porque eu não estou encontrando nada. E ele me explicou que eles têm um, um ring of honor, né, que é esse anel de homenagens do, dos jogadores. É, e aí não tem um banner, mas fica em volta de todo E aí acho que são dez jogadores. Da, né? da arena. E mais Foi? um dos executivos. Sim. Tem, tem executivas e um técnico, né, o, o Simons também. 8, 8 3 2, a dele. E o último a entrar foi o, o Steve Nash. Foi o Nash. E aqui no ATT Center, Marv Albert, along with Oh, Steve e aí é que da... eu acho que começou também Foi? Não, o, não. É que começou um pouco O Steve Bosta, Kerr é um dos comentaristas do jogo Steve Kerr? É, o narrador acabou de falar Eu não precisa mas eu achei que ele fosse o GM já Do Santos Deve ter sido na off-season seguinte que ele trocou pelo cheque Pode ser, pode ser que ele tenha chegado e trocado Olha que, é que Stephen Curry, quem, quem, quem quer saber de Stephen Curry? O, o verdadeiro 50-40-90 é o, é o Steve Nash. Nash. O cara tem quase na carreira 50-40-90, e os caras se matam para fazer numa temporada. Pois é. é <risos> É, não fui eu que cortei o vídeo, eu peguei ele já pronto. É, pode podem ter alguns algumas camadas no meio. Não estou recebendo dinheiro. <risos> Talking Stick Resort Desde quando que é esse nome da arena, o Talking Stick Resort? Cara, eu acho que foi mais ou menos na época que trocou, porque antes era o US Airways Arena, né? Sim. É a mesma arena, mas uh, trocou o nome, eu acho. E esse cassino, se eu não me engano, é do Cyber também, então deve ter sido quando ele entrou. <risos> Olha o Alberto. É, também, mas só o Demire marcando, né, véio? pelo amor de Deus. Estudemire <risos> era triste não, na marcação. O time inteiro era, cara, só o Sean Merion defende, o Sean Merion Rajabel. É pior que é, né? Nash, Estudemire, Leandrinho também não era dos melhores. Não. O Diol é marca bem, mas ele é pesado, né, cara? Então. O time que defendia mesmo a Armaria e o Rajabel só. Pergunta aqui, ó, do Black Mamba. Pra tu responder essa. Steve Kerr foi um bom GM? Não, ele fez a troca do Shaquille O'Neal, cara. Isso matou o time. Eu não, não gostei, não. Ó, o Caio Senna botou aqui, ó. Malcolm Malcom Brogdon fez com uma certa facilidade ano passado, 50, 40, 90. Então, porque agora, para o jogador conseguir os 50, 40, 90, eu acho mais difícil por quê? Porque como tem muito arremesso de três pontos, isso vai piorando o teu 50, que é o field goals, né? Então, antigamente, os caras ficavam menos de três. Era mais fácil ter 40 de três pontos e 50 de field goals. Então, para algum jogador agora conseguir isso, tem que ser alguém que não arremesse tanto. É a, é a fórmula. Porque um cara como o Curry não vai conseguir. É difícil para ele conseguir 50% de field goals chutando nesse volume. Entendeu? Tipo, o tipo, Harden, tá ligado? Não tem como. Né? Porque o volume é muito grande. Então tem que ser um cara que chuta um pouco menos pra conseguir o 50, 40, 90. E aí o Brogdon conseguiu. Ele meio que deu uma estragada no clube, né? Porque era só uns um caras muito foda. Aí vem mal com o Brogdon. O <risos> <risos> <risos> Estragava. O Brogdon é bom assim, vai, <risos> cara. Ah, é, não, mas é que os caras do 50, 40, 90 é o Steve Nash, o Nowitzki, <risos> o Kevin Durant, o Larry, o Larry Bird. Tipo. É. Mal com o Brogdon agora. O Jó já estava de aula pivô. Já, cara, ele já jogava de aula pivô. É, quando ele começou lá no Atlanta, ele era tipo um shooting guard meio, meio ruim. Mal entrado, é, não, é, aí é que assim, o Sanz já começa... Olha esse passo de Nation. Sutil, né? Sutil esse passo. É, muito. O, mas o, o Boris Geó, ele já. O Santos já entrava com mais mal lineup, né? Uh, então, às vezes ficava o Sean Marron como 4 e o Boris Geo de 5, de vamos dizer assim. Ah, o cara é o cara que joga em todas as posições. Ter 50% de field goal, nem pivô tem mais. Não, pior que pivô tem, pivô tem. Tem, tem sim, tem sim. Tem o cara de 60%. Principalmente pivô lá de Andre Jordan, que só joga ali embaixo, Capela. tem um futebol em alto. Pois é, capela. Ah, absolutamente mais nada. Vamos dar uns dois aqui, ó. mami in Blue. Kings campeão 2002, esse é link eu gostei. Cara, esse É, eu também. Eu... O segundo jogo que eu fiz, esse aqui é o quarto jogo que eu tô fazendo o segundo hum. jogo que eu fiz foi o, o jogo 6 do Lakers e Kings 2002, né? O jogo Aquele mais roubado da história. É, eu botei até no título, era a pior arbitragem da história. E aí, eu assisti então. junto com um amigo que torce pro Lakers, e a gente foi assistindo pra ver se era realmente verdade, ou se era um bagulho meio. Ah, ficou essa impressão com Não. o tempo, tá ligado? Mas realmente, no é último quarto tem umas bem. E a é principal possível, é a cotovelada do, do, do Kobe no Mike Bibby né? Que naquela, naquela hora o jogo tava dois pontos pro Lakers, e era pra, era pra ter sido uh, falta e posse de bola pro Kings, né? Com chance de virar o jogo. Isso faltando no... segundos. Naquele jogo, se eu não me engano, acho que o Kobe teve mais lance livre do que o time do Kings inteiro. Foi, ah, foi uma coisa assim, né? no, no último quarto era bizarro, era tipo... Eu não lembro exato, mas era tipo 29 a 7, o número de lances é, né o... teve, teve umas duas ou três faltas, assim, bem fantasma. Mas também teve um ou dois erros a favor do Kings, então não ficou hum. equilibrado, mas a arbitragem de modo geral foi horrível. Você né, lembra daquele, do, do árbitro que caiu na investigação? Sim, o Tim Donahue. Isso. Uh, ele captou esse jogo ou não? Não, ele falou que esse era um dos jogos que, que tinham sido manipulados. Ah, tá. Porque é. nessa é. série que a gente tá assistindo, no jogo 3, ele apitou o jogo, né? E separa pra ver, ele falou que não foi fixed o, o jogo 3 dessa série. Mas, cara, que, que a arbitragem errou para Spurs. Foi absurdo. Uma, o 3 dessa não é imparcial, tá? Eu não lembro como é que foi o 3. Foi, ah, não, foi, foi muito erro, mas toda bola que seria 50-50 foi pro Spurs, sabe? É uma coisa meio complicada, foi bem ruim a arbitragem de jogo 3, essa série também. É foda, é, é, o, o juiz, o cara que tá afastado por condutas erradas, o cara vai lá e diz que um jogo... Aí é foda, tu vai acreditar na palavra do cara agora, sendo que o cara... É, pois é. é, é. Era tipo lá no Campeonato Brasileiro, cada vez... Aí tu vai acreditar Exato. na palavra do cara. Não, porque porque que, agora ele tá já fez a coisa errada. É, e antes ele tava mentindo, não o contrário. Tipo, porque porque não, antes ele tava. É. Bom, ele tava mentindo, tá ligado? <risos> é, é. Ele botou aqui, ó, o, o faldo do Diva é absurdo. É, é, é eles Sim. minaram muito os caras de falta, os pivôs do. Do, do, do, do, Kings. do Kings. O Scott Pollard, ele, ele, eles deram seis faltas pra ele, acho que em. Ele não jogou 10 minutos do jogo, sendo que as duas últimas foram absurdas, assim, não foram nada no cheque. E aí ficavam revezando o Chris Weber, o Divat e o, e, o, e o Pollard. E aí uma hora tava todos os caras tão pendurado que eles botaram um cara chamado Lawrence Thunderbird para marcar o cheque. Era tipo o pivô do fundo do banco, assim. Os caras não tinham mais o que fazer, tava dois caras eliminados, o, o Chris Weber com cinco faltas, não podia marcar o cheque, tá ligado? É, o em cheque ainda era ruim também, não contigo. precisava nem marcar ele direito. É. Ah, quanto tá quanto daí, tá desse bem. small ball do Dante já era possível? Ah, já dava para ver o, o small ball, eu acho, Tudo respondendo o, o ah, arrozinho. Espera é? aí que eu perdi aqui. Ah, aqui, espera aí. Isso. O quanto é. desse small ball do Antônio já era possível de se ver nesse time de Suns? e já dava para ver bastante porque era um time muito leve, chutava muito de três, principalmente para época, né? Uh, então várias várias vezes acontece do de Tanesh, Leandrinho, Lech uh, Leandrinho, o Rajabel, o Dial e o Sean Marion, por exemplo, né? Então todo mundo mais baixo, um time muito rápido. É, eu tava vendo aqui o banco do Suns, fora o Leandrinho e o Boris V, eu tinha o James Jones. James o Jones. O cara que jogou oito finais seguidas. O Jalen Rose, cara, não lembrava disso, ele jogava? Muito pouco. É, ele não jogou nesse jogo. Eric Kwiatkowski, eu lembro dele do Rockets, ele chutava umas bolas de três, mas também não jogou nesse jogo. Pat Burke e Marcus Banks, esses, não lembro. Pois é. Ele tem para trabalhar então, é para os caras grandes descansar, porque as, o Kurt Thomas e o Amaris adoram fazer uma faltinha, né? Então, direto, saíam os dois, né? E aí o time ficava bem mais baixo. Olha, Leandrinho está em quadra agora. Olha Warren, já tinha seis títulos nessa altura. É, e continua sujo. Cara, esse time de Spurs era... O Robert Horry e o Bruce De Bowen Era uma tristeza, cara o, ó, Pra explicar pra galera aqui. esse jogo No final desse jogo Não existe spoiler Porque isso já aconteceu há 13 anos Então eu não vou estar dando spoiler Tudo isso que eu tô, tô falando já aconteceu o, No final desse jogo O, o Suns vai vencer esse jogo E numa das últimas posses de bola O Steve Nash vai sair driblando pela linha lateral e o Robert Olley vem e dá um encontrão nele e ele se esborracha ali na mesa de, de transmissão. E aí o, o Robert Olley é ejetado no jogo. Porém, quem se deu mal foi o Suns. Por quê? Porque como deu um princípio de briga, os, os, alguns jogadores meio que deram aquela pisada na linha e entraram em quadra. E pelas regras da NBA, se o um jogador que tá no banco pisa na quadra pra se envolver numa briga, o cara é automaticamente suspenso, então no caso do Suns o Amari Stoudemire e o Boris Dio foram suspensos e, e vocês viram ali pelo elenco que já não tinha cara muito alto, né então o que aconteceu no jogo 5 o jogo seguinte a esse eles foram sem o Stoudemire e sem o Boris Dio e isso ferrou a série do Suns, que porque daí eles não, eles não conseguiram mais vencer, e aí perderam a série por 4x2, não conseguiram mais se recuperar então, no Exatamente. caso, a, a, a vantagem ficou com o infrator, né? Uh, e eu lembro que na época, uh, o, na época, uh, uh, VNash, uh, o Steve Nash aí, jovenzinho. Olha uh, a cicatriz nariz, heart, aquela, so, uh, uh, uh, no nariz uh, daquele uh, jogo uh, que ele ficou com o nariz, Foi o jogo 1 dessa série, foi o Tony Parker que deu. Ele apanhou essa série, viu, cara? E meio que costou a minha equipe não fazer alguns gols no terceiro dia, um pouco de gols que eu tive, e... A gente trata o Steve Nash como um cara pequenininho, sendo que ele deve ter tipo 190 um né? qual é a altura dele? É, por aí. É que ele não pula, né, cara, e não ajuda. O cara Olha, não tem ele, o tipo de é basquete, velho. No jogo 3. Ah, que Ele começou 0 de 9 no jogo 3, apareceu ali embaixo. E depois que ele começou. Foi, não, o jogo 3 foi ruim, cara. Acho que quem jogou melhor o jogo 3 foi o Leandrinho, se eu não me engano. É, a pergunta do Brandon Lima. Mike, Mike Denton foi um bom técnico pro Suns na época. Foi, cara. Foi um ótimo técnico ele começou com essa escola do, do run and gun do 7 second or less que é atacar muito rápido e, e deu muito certo pra época tá ligado né, que o pace do Suns nessa época, se passar pra NBA atual ficaria em último lugar é, pois ele é, um mais da NBA atual os 30 times pois é, e olha, e olha que os cara não parava de correr, cara mas é que é tipo, era às vezes, né, é tipo, sei lá, metade das vezes era correndo e metade era cada se for pegar o jogo de hoje, né? Meu... todos os times, né? dificilmente o cara, eu acho que os caras viram, puxar é. um contra-ataque e pegar a defesa desprevenida, tem muito mais chance de fazer a cesta na habilidade dos jogadores do que tu montar cinco contra cinco e fazer uma jogada. Então meio que virou um lema, tipo, ah, meu, pegou o rebote, tem espaço, vai pro contra-ataque. Porque é a tua sim, chance de fazer sim. uma certa maior. Mas você sabe, a. a marcação, melhor ainda. Mas você sabe a origem do, do Seven Second or Less, né? A origem Não. desse nome. Não. do porquê que a teoria é por trás disso? Não. Ah, porque é é. os primeiros sete segundos é quando a defesa não tem não de se montar, né? Exatamente. É, é. Sete segundos é o tempo que a, que a defesa leva para se para se armar. Então, se você atacar em menos de sete segundos, você vai pegar ela não não não, não muito bem posta. E aí os caras, numa época onde os, os, os analytics, as estatísticas, estão acima de qualquer coisa, os caras põem na ponta do, do lápis e dizem, meu, se tu tá livre de três pontos, não, é o arremesso que no longo prazo te dá a maior quantidade de pontos, então tu arremessa. Não importa Exato. se for, contra-ataque, se tu tá livre de três pontos, arremessa. <risos> tipo isso, porque... Cara, um arremesso de 40% de, de três pontos é igual a um de 60% de dois pontos, tá ligado? Que é o um aproveitamento melhores 2 pontos possíveis. Então, meu, tá livre e chuta. Os caras viram o hum. que é isso. Ih, né? mutou o jogo? Ah, Pra mim, mutou aqui. Tá, voltou. Voltou, voltou. É da transmissão. Obviamente, eu não assisti inteiro pra ver se estava certo. Né? <risos> Aí ia toda a graça ó oh, pergunta aqui ó oh. e não sei ler isso just J J JV striker deve ser isso ou oh, just striker vocês acham que tinha alguém melhor que o Nash do Suns dessa época que o Nash no Suns dessa época algum jogador melhor que o Nash no San não jeito nenhum não tinha nem na NBA direito é, lembrando que aí, aí, nesse momento, ele era o atual BMVP, né? Ele ia... Será que já tinham anunciado os de 2007 aí ou não? A, acho que já, acho que já, já? tinham. Eles, acho que eles anunciam antes dos playoffs, né? Não, eles anunciam Mas... no meio dos playoffs. No meio? É, tem ah. aquele caso de 95, né? Que era, que era Rocket e Spurs disputando semifinais de conferência. Não, finais de conferência. Aí antes de começar o jogo 1, os caras vão lá e entregam o um prêmio para o David Robinson na frente do Olá João. Aí dizem que ele ficou tipo, os caras do time falaram que ele ficou tipo, cara matar esses caras, né? Aí, sabe, poderia ser dele. E aí foi a série que, ele, que ele, teve, tipo, ele fez mais pontos que o David Robinson em todos os jogos e o Rockets acabou com isso. E dizem que isso foi um fator motivacional, né, os caras entregaram o prêmio na frente dele, tá ligado? E isso era a final de conferência, então os caras demoraram pra entregar. Mas eu não lembro mais como é que é hoje? É, eles esperam? é, é, é não lembro, você já tinham anunciado, mas ele tinha acabado de ganhar dois prêmios mesmo, né, do, de MVP das duas temporadas anteriores. Nessa temporada ele não ganhou, não. 2007 foi o? Quem foi? O MVP? Foi o Kobe, será ah, no... ah, ah, é, é verdade, que... o, Dallas, o, Dallas, o Dallas terminou na frente do Suns, não é. é verdade. Que é na primeira rodada. Tô... We Believe Warriors. Não existe arremesso mais feio que o do Sean Marion. Concordo, concordo. É, existem tão feios quanto, isso existe. Exato não mas o da é um absurdo cara parece que ele espreme a bola e vai <risos> e, e, e o engraçado é que o, o, o do lance livre dele não é tão ruim cara só o chute de três dele que é horroroso Elson also Nossa, que bagunça <risos> Matt Bonner ali é. Né? é o Matt Bonner, Bonner. É assim, é, basquete é assim que eu gosto, cara, essa coisa mais sem padrão, só ataque, com... nada de defesa. Eu tava com esse banner aqui embaixo, ó, falando do jogo, só que ele tá tapando hum. o relógio, então eu vou tirar ele. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, tem como deixar o... Ah, mas sim, é muito ruim. Não dá. Vai ficar sem banner. Já hum. Começou o segundo quarto. Ali fala, ó, Spurs lidera a série para 2x1. Qual foi, ó, tu que é torcedor, qual foi o ano que o Suns hum. teve mais chance de ser campeão ou chegar às finais? Esse. Foi minha... Foi nessa fase ou foi aquele 2010, muito tempo depois, que do nada os caras... Foi, foi esse ano. Foi esse ano Foi, foi. Foi porque, pensando em ser campeão, né? Sim. Porque, assim, o Spurs era o melhor time. E o Suns, ganhando deles, que eu acho que deveria ter ganho, ia passar pelo... A final de conferência foi contra o Jazz, que era do Deron Williams e o Carlos Boozer Ah, era isso E a final, e a final era, o, era o Cavaliers que tomou uma varrida do San Antonio, né? Então... O Suns passando daí seria campeão. Na 2010 foi a final contra o Lakers, final de conferência contra o Lakers, que perdeu e ainda pegar o Boston na final, né? Então, era um caminho mais complicado. Eu acho que esse era o ano do Suns. É que nem a, a, a lesão do Chris Paul lá contra o Warriors. Se não fosse aquela lesão. Pois é. Era campeão. Era campeão. Ah, mas é que lesão é uma coisa que acontece, a suspensão é, é uma coisa mais triste, né? A suspensão porque levantou do banco é, é complicado. Tem um jogo, se não me engano, temporada passada, no College, que um time teve uma situação tipo essa, e o banco inteiro de um time entrou, e todos eles foram expulsos. Aí o time ficou com ah. cinco jogadores e mais ninguém. Aí um cara foi ejetado. E na universidade, dif diferente da NBA, na NBA, se o cara é ejetado e só tem cinco, o cara continua no jogo, mesmo com seis uhum. faltas. E aí cada falta é uma falta técnica a mais, tipo, não se livra mais. Uhum. Só que na, na NCAA o cara, o cara sai do jogo. Aí ficou quatro contra cinco e aí outro cara, acho que se machucou foi injetado também, e aí ficou 3 contra 5, até Todo o final do jogo os caras quase conseguiram ganhar quase conseguiram manter o resultado que isso, ligada. tá pior que o basquete do nacional lá, Vavo. que isso 5 <risos> contra 3, complicado 3, velho Porra. e os caras acho que estavam uns um pontos na frente quase que ganharam, ou ganharam eu não lembro, cara mas era uma situação muito absurda hum, ah, acho que o Santos está com o time bem baixo cara Agora Quem é esse 16? É o Francisco Elson? É Mas olha a origem do Small Ball aí Acho está o Marion de 4 O Diabral de 5 James Jones de 3 Eu não sei se é o Leandrinho se é o Rajabel o Leandrinho que está em quadro E o Nash O que está em quadro? Oh, esse cara, para quem não sabe, o James Jones, ele é chamado de melhor amigo do LeBron. Porque o LeBron levou ele para Cleveland, levou ele para uh, Miami, jogou Miami. os quatro anos em Miami, aí ele foi para Cleveland, levou o James Jones junto e ele jogou os quatro anos em Cleveland. Ou seja, o James Jones junto com o LeBron, com o Bill Russell, são os caras que jogaram oito finais seguidas na história dele. E você sabe que agora ele é gêmeo do Suns, né? Então Suns. É. ele vai trazer o LeBron para o Suns, ele é gêmeo do Suns. Vai trazer o LeBron para o Suns. Ah, é o melhor amigo, né? É, então. Eu acho que o LeBron, ele tem esse contrato com o Lakers. O ano que acaba o contrato, vai acabar esse contrato, é o ano que o filho dele pode entrar na NBA, né? Então eu acho hum. que ele vai assinar Free Agent com o time que draftar o filho deles. Será, cara? Eu acho que sim. E ele joga o último ano com o filho. O último ano? Aqui, mas você tá acabando com a carreira dele já? Ah, ele tá tendo jogar quatro anos com os Lakers. E mais um ano só? Não, mas esse e mais dois. Já jogou um, esse e mais dois. Quando acabar quatro anos com o Lakers, é o ano que o filho dele pode ser draftado. Não, então, aí você fala aí de jogar o último ano com o filho. Você vai acabar com... Você acha que o... Eu... O Lebron ah, não só sei. joga mais um ano depois do contrato ah, com o Lakers. Entendi, entendi, entendi. Ah, Não sei, não sei. Pode jogar mais de um também. É, eu acho que ele tem físico para jogar mais um. É, do jeito que ele tá. Ele, ele, ele parece estar tá com o físico melhor do que quando ele era jovem. É. Aliás, tu viu o Jokic como ele tá? Eu vi, cara, ele tá parecendo Porzinho, <risos> de, de biotipo, assim, tá muito magro. Eu não sei é. como é que vai ser o jogo dele, mas. Pois é, né? Porque o peso fazia parte do jogo dele. Fazia, não, não dava pra mexer nele, né, cara? cara Parecia uma pedra no meio do garrafão. Tem a história né do Barclay no Sixers, o, <risos> o Barclay, ele chegou... Que o Barclay, dizem que ele engordou de propósito porque ele não queria ser escolhido pelo Sixers no draft. Eu é lembro dessa história. Né? De que é, porque ele ia ganhar muito pouco, enfim. E aí, ele chegou gordão. E aí, o disco Moses Malone deu bronca nele. Já tava ali mais veterano e falou para ele: Meu, vai ganhando músculo e perdendo peso até a hora que tu achar que tu tá muito leve. Aí descobriu que ele foi perdendo peso. Aí, o hora ele percebeu: Putz, agora já, já começou a ficar ruim porque eu tô muito leve. Aí, o Moses não falou: Então, esse é teu peso mantém ele, e ele meio que mantém ele no final da carreira é, eu, eu, eu já tinha ouvido essa história eu não sabia que eu ouvi como assim, alguns um, documentários de ESPN da vida. mas o barca deu azar, né porque o Sixers foi finalista 80, 82 e 83 o cara foi draftado em 84 mas aí já pegou os caras aqui, ó e que draft, né, o de 84, foi o draft. Olá, João, Jordan, Bar Bar Barclay Stockton. Tá bom, né? Só, só pelos quatro já é, tipo, já é o melhor draft. Você que é torcedor de Santos concorda comigo que o MVP do Nash faz sentido assim como o MVP do Janis? Espera aí, vou botar na tela aí. Uh, Cara, eu acho que assim, o, o primeiro MVP do Nash uh, ele foi sim por muito por impacto, tá? Porque ele chegou num time que tinha menos de 30 vitórias, só mudou ele, ele entrou acho que no lugar do Marbury, e o time foi para 59 vitórias. Então o impacto que ele teve foi absurdo. Assim, e eu acho que aí você tem razão. Não é só sobre número, não. É o impacto que ele teve no, no time como um todo. Qual o melhor jogador? De... Ah, ah, eu... Não, eu estava lá o de cima. Qual o melhor jogador de Spurs de todos os tempos? Na opinião de vocês? Ah, o melhor de Spurs? Ah, é. Pela obra? Pelo que eu vi jogar, foi o Duncan. Não, eu, se, eu sempre paguei um pau pro David Robinson, é um absurdo, mas aqui a história do Tim Duncan, por mais que plasticamente não seja o, o, o melhor jogo, tipo muito é o Big Fundamental que eles falam, né? que é tipo o cara que faz... Uh, uh, bolinha na tabela. Uh, uh, uh, uh. Nada e, muito espetacular, mas... Falando em Spurs, David Robinson, você sabia que o Suns perdeu o David Robinson no coin flip? Ah, aquele... Aquele... 87 ele foi draftado, né? Era coin flip com o Suns? Foi coin flip com o Sens. E O Suns perdeu um outro, um outro jogador meio ruim, também no coin flip. Não foi o... Quem que eles pegaram? Não foi o Wayman Tisdale? Não. Não. não o não, que eles pegaram no segundo? É, oh. no segundo, puta, cara, agora eu não lembro. Não lembro ah, foi um jogador que não fez nada. Mas o Santos perdeu outro jogador meio ruim também no coin flip. Um pouco antes, o tal de carinha do Jabar. Ah. Não, mas tinha o coin flip em 69? Tinha, porque foi, eu acho que foi o ano que os dois... Acho que, que as passou? duas franquias entraram. Que... Ah, que eles entraram. Ah, pode, ser. pode ser, pode ser. É porque o primeiro coin flip... Não foi o de... Ah, não, não, já, tô, já tô, falando bobagem, tô falando bobagem. O último coin flip foi o do Olá João, que é o do Jordan, que é o de 84. Porque daí os caras acharam que o Rocket estava tankando, né? Pra ficar com o Point Flip. Que ele queria o Olá João E aí em 85 começou a loteria, exatamente. Ah, é. O Rocket já tava tankando naquela época. Eu achei que a gente tivesse inventado o tanque fosse o Spurs. É, porque ele tinha pegado o primeiro, que era o Rolf Sampson, em 83. Ah, verdade, verdade. E aí no ano seguinte vinha o Olá João Verdade. Então, os caras ficaram numa situação onde era 50-50 pegar o Olajuão, entendeu? E se eles não tivessem no coin eu alguém a pegar. Porque ele ia ser o primeiro de qualquer jeito. Verdade. Ele vai de play aqui. Também. Foi? Não. Foi, foi. Isso foi. 4 e 33. Barbosa? Cara, é, é muito rápido. É muita potência sem controle. do Leandrinho nessa época, cara. <risos> e queima a bola, velho. Isso cara é legal de ver. Me fala que ele não defendia. Aí, ó. Praticamente o Kyle Lowry dos Chargers. Que, que isso, velho? O Kyle Lowry consegue umas 5 por jogo, impressionante, é impressionante, né, velho? Essa aí foi roubadinha, acho que ele tava dentro eu da. da... Tava, tava. Tá, tá. tá. Não vira. Então, na hora eu achei que tinha... Aqui, ó, pra ti essa, ó. O Amaro Estudamar ficaria em um All-Time não hum... é, eu, eu acho que entre os cinco titulares, não, mas no elenco ele ficaria. Cara, não, sim, quando, no, no elenco sim, mas nos cinco titulares eu acho que provavelmente, cara. Sim, de é pivô? Hã? Que... É? De pivô com o Barclay? Foi, então, é exato Seria o... Ele ia fazer os cinco o Suns nunca teve um pivô, pivô. É, eu tô pensando aqui, algum pivô desses antigos Não tem, né, no Não Se for contar só o que ele fez pelo Suns, né O Check de Union jogou no Suns, foi o único não, pivô Não, não, não assim. Eu sempre faço os vídeos de seleção, mas eu Não, eu não fui o... atrás do Suns ainda e, É, tá na hora, né <risos> O último que eu fiz foi do Thunder Junto com o Sonic nossa, Coisa cara, você, você desprestigia muito o Sans, cara. Que isso. Pode ser o próximo, vai ser o próximo, então. Em homenagem. O... A aí sim. Mas assim, o Stoldemar tá para sair do All-Star, porque eu acho que dentro aí, então vai entrar pro. Vai ser o melhor pivô da história do Sans. É. Tomara, né? Pra os caras não se arrependeram o resto da vida por não ter draftado o Don't. Cara, o Don't é só hype. É, ele só tem esses números porque a NBA tá no ritmo muito acelerado. Não, não é isso, cara. É que Eu não tô falando que ele é ruim, tá? O Donch é muito bom. Ô, é. comercial. É. Ih, cara. <risos> eu já falei, eu não sei, gente, eu não sei, O Donch é muito bom, cara, mas tem uma hype em cima dele que é grande também. Cara, concordo, mas é que o meu, os jogos que eu vi dele foi... Foi bizarro, cara. Ele, ele sempre parece que... Ele, tá, ele joga muito e se arrastando, tipo o Harding. Tu então, pensa, tá, esse cara tá se arrastando, mas o cara vai lá e resolve fazer as paradas. Ele fala, Meu. Não, sim, sim. Mas é que o que eu acho é que vai demorar um pouco ainda pra saber se ele vai ser tudo isso mesmo. De onde? Precisa esperar um pouco. Eu acho que ele precisa de umas três temporadas, quatro temporadas jogando assim. É, tem que ver entendeu? se ele tem espaço pra crescer. Se ele já não tá muito perto do topo dele também, né? Tem esse também. O cara criando ele já jogava três, quatro anos na Europa em alto nível. Então, talvez o cara não tenha muito o que crescer. Óbvio que se ele parar onde ele tá agora já vai ser um cara muito bom, mas talvez ele não tenha muito para crescer. O, perguntaram aqui o que é que a gente estava falando. Coin flip é jogar a moeda para cima. Que antigamente, antes de ter a loteria no draft, os caras cara sorteiam. O, o qual time vai ter a primeira escolha Antigamente eles pegavam o pior de cada conferência E jogavam a moedinha para cima para ver quem ia ter a primeira e quem ia ter a segunda escolha O famoso cara e coroa Cara, cara coroa. coroa, exatamente Vamos montar uma seleção do... Aqui a galera tá falando agora da seleção do SANS Seleção do SANS seleção ao vivo aqui Seleção do SANS ao vivo Steve Nash, obviamente óbvio, Steve Nash, cara, o, o, dois. o Barclay acho que vai estar com certeza, acho com certeza bom, acho que com certeza o Barclay tá, é. <risos> ah, tem que entrar o, o Alvan Adams, o Tom Alvan Chambers, o Original Sun, né, que é o Walter Davis esses caras entram né Walter Davis acho que entra também tem, tem Kevin Johnson no banco é, o Kevin Johnson tem cara, então entre, eu não sei se Kevin Johnson tem o um Kid também que jogou no Suns, ele jogou muito né então, é, ele mas... ah, foram acho que uns 4 aninhos né com o número 32 nossa, o Booker vai entrar. Tem que segurar um pouquinho. O Booker. Mas... Booker entra. Uh, Larry Nance entra? Ah, acho que não. Não pelo Santos. Ele jogou Ele mais o Cavalier. É, com certeza. Um... Larry Nance ainda não. Connie Hawkins. Connie Hawkins. Acho que entra. Hum... Recentemente, fora o Devin Booker, nos últimos 10 anos, não vai ter ninguém. Cara, nos últimos 10 anos o Nash tava lá, né? Não, tudo bem. Pós, na era pós-Nash. Não entra ninguém. Acho que não, mesmo. Ah, mas aqui teve o Grant Hill, assim. Grant Hill não, não entra, não. mas aqui a história dele é foda, né, cara? Na minha do Pistons eu coloquei eles de titular, o Grant Hill. Ah, mas cara, na época do Pistons, o cara chegou arrebentando tudo, né? O cara foi líder de votação pra All-Star Game... Rookie titular do Star Game Pois é Até hoje eu acho que o cara do Pistons chegou uma bola de cristal pra trocar ele lá porque o cara foi o perfeito Pistons. os caras trocaram ele e o cara aí começou a se quebrar cada 15 dias, velho É Se o Daniel não teria espaço no desse jogo, puta, teria é, cara. fácil, cara pivô do Sanz é o Kurt Thomas. <risos> e aí, o Deandre Eton tem. Dá, dá um... Sendo sincero, eu, eu acho... Que eu, ainda, que eu não vi o jogo inteiro do Dan Gray, então. eu vi, eu tava meio distraído. Talvez eu tava vendo algum Rocket Suns meio torcendo, e aí quando o cara tá torcendo, não tá prestando muita atenção. É. Qual, é o, qual é o ceiling dele? Qual é o... Puta, cara, depende da um pouco. Do, pouco do, do, da... Qual é o máximo possível que ele vai conseguir? Ah, não dá pra saber, cara, depende um pouco, o que falta pra ele é um pouco de awareness, sabe, ele fica meio perdido no jogo, às vezes. Mas ele tem tudo pra para arrebentar, cara, ele, ele é forte ele é rápido, ele é ele não é igual Shaq. o Shaq, o cheque era mais forte mais rápido, mas o Leander então ele lembra um pouco o Shaq e ainda consegue chutar sabe, é uma comparação vale, ele chuta bem de mid-range e tá, tá começando a treinar os três pontos ô, oh, briga, oh, briga, briga, briga briga. o Duncan indo para a briga ali, ó. <risos> o Nash não arregou ali né? O Nash não rega nunca, cara Agora uma coisa Legal, que é engraçado véio. Olha a, di a distância que os caras Marcavam o um point guard véio. Hoje nesse jogo tinha alguém colado Se fosse hoje em dia tinha alguém colado já no Parker Vai acabar, vai acabar Três Ah, tá, não devia ter que caga Valeu? Não, acho que não eu acho que não tá? ah contou ali não, não é mas eles é? vão rever ó é. né? não, não oh, temos um comentário gigante aqui ó vale a pena forever alone esse lance isso, né? do Andrew Ayton não ter tanta noção só mostra o quão estúpido é esse preconceito que os americanos têm com outras ligas a ponto de achar que um cara que vem do college vai ser melhor que alguém que disputou uma liga profissional igual ao Doncic. Palavras eu... fortes. Eu concordo em partes, mas isso eu concordo em partes. Uh, eu não sei se chega a ser preconceito, mas quando você escolhe o Andrei é, é então é, é muito mais voltado para a característica física, o biotipo do cara. Né? Uh, mas o americano tem mesmo esse negócio de achar que a, a, a, o college basketball é o segundo melhor basquete do mundo. Que é bem mentira, né? Olha, talvez até tenha sido em algum momento, mas com certeza agora, né? Mas... Ah, difícil, cara, muito difícil. Se todos os jogadores ficassem quatro anos no college, obrigatoriamente, aí ia ter um cara muito bom. Imagina, tipo, hoje, sei lá, um Jason Tatum ia estar no college, legal. Tá, tá. Não, mas é. um box, um cara assim, Aí. The fouls. Yes, he was. Entendeu? <risos> Aí talvez <risos> fosse uma liga muito bem Steve forte, Banks mas como yeah. os caras fazem one and done, jogam um one e cai fora, é, é mano. Yeah. qualidade. Não tem como mesmo. Fora os caras que nem jogam mais, tipo os Lamello Ball da vida, os caras <risos> fogem um e voltam <risos> depois Isso é uma. Yeah. isso yeah. é uma... yeah. Steve <risos> Kerr. <risos> George Gervin era shooting guard, era do. Eu ia falar alguma coisa agora, não entendi. Sim, o George Gervin, o The Iceman. Eu acho que ele era Suringard, sim. Suringard era. Eu botei na seleção dos Spurs: eu botei Tony Parker, George Gervin, o Kawhi. Até Kawhi é, por... é monstro. Não que ele tenha construído uma história de 10 anos nos Spurs, mas pelas opções outras... era o Kawhi. Aí o Tim Duncan e o David Robinson. O. Acho que o, o Gervin foi o, o cara que o, que o Jordan copiou o Fade, o Fade Away, né? Era do Gervin? Se eu não me engano. O, o último ano do Gervin foi no, foi no Bulls. Depois de jogar a carreira inteira no Spurs, o último ano dele foi no Bulls. Ah, é? ele tava, ele tava naquele Mas, jogo cara lá, que troca de time, assim. no último você ano. nem lembra, né, cara? É. O, o último ano do Tony Parker no Charlotte Hornets, pois é. O, o Dominique Wilkins, acho que jogou, jogou no, Boston, no Spurs no Spurs no Magic. Magic também? Ah, o Olá João no, no Raptors, que é o maior exemplo do que esse. Ah, é verdade, verdade. Vai, então você esquece, né, cara? Foi trocado por uma escolha de segunda rodada. <risos> Ah, o comentário que eu ia fazer era assim, que é uma discussão que vira e mexe surge na NBA. É, tu que falar, primeiro escolha no, no draft, tu escolhe um jogador que se encaixe no teu time que tu já tem montado, ou tu escolhe o melhor jogador disponível independente disso? Porque no caso do Suns, claramente, claramente não, mas eles, parece, eles parecem ter pensado em pegar um jogador para se encaixar com as peças que eles já tinham, no caso do Devin Booker, do que pegar um Donchit que bate com a mesma posição do Devin Booker e poder ter problema depois. E tem a escola que drafta o cara independente do. do tipo o Rockets, que tinha o Ralph Sampson e o Lajon. Draft é. independente já tem um cara da posição. Tem um dois, né? Cara, sinceramente, o que eu acho que o Santos fez foi pegar o que o quem achava que era melhor. Porque o Santos tinha time mais que, que o set do Whetton combinasse melhor com o elenco que o Suns tinha na época, o Suns não tinha time para, ah, só falta uma peça encaixada. Eles precisavam mais de talento mesmo. Né? Tinha como. Se, se eles achassem o Donch muito acima do Whetton, eles iam ter que pegar o Donch. É que o Whetton já tinha história. Ele fez faculdade no, em Arizona, então pesou muita coisa, cara. Eu, eu, sinceramente, não fico triste, não, no, com a escolha. Eu acho que ainda vai render muita coisa para o Santos. Inclusive, nessa época, o técnico do Santos era o técnico da. que era da Eslovênia, né? Qual é, que é o nome dele? Não lembro. É. O Kokoskov. Então, Igor, Igor Kokoskov, acho. Parecia que é, os caras iam draftar o Don't, mas não. É... Temos a Cara, eu acompanho, eu acompanho um. um um blog, né, esses site do Bright Side of the Sun, que é do pessoal lá da, lá da gringa, cara, dos torcedores do Suns, tava uma guerra, cara, todo mundo queria o aiton Então, também por, acho que, relações públicas, assim, se o Suns escolhe o Don't, que dá merda, cara, ia ser ruim demais. Obviamente, os caras imaginavam algo meio Dark Militite, assim, Vou trazer um europeu que se destaca na Europa, chega aqui, o cara não se adapta. Pois é. Aí às vezes já vê um vídeo dele meio devagar, meio se arrastando, esse cara aí, não era. Pois é. E, e assim, eu, eu, e o Donch sempre também tem essa. O Donch era, naquele, é ele joga de 3, 3, né? E o Booker joga de 2. Eu acho que ia faltar a defesa. Time, ah, não. Eu acho que o, Booker, o Don't não marca tão bem. Com certeza. Os dois, e... né? Na verdade. Então. O, e aí, ele ser muito buraco para cobrir a defesa. Tem isso também, né? Ah, podia. Eles podiam ter pegado o Trey também aqui, alguém falou. Ah, para, que isso melhor opção do San 08 sim. Não, não, não ia dar mesmo. E O Kings, mas, não, mas o que? Agora vamos falar do Kings, né? Eles podiam ter pegado o Don't. tipo, não? Cara, o Rocks podia ter pegado o Don't também. Tá, mas o Rocks meio que deu certo o esquema deles. Então, a questão uhum. é o Kings com o outro, o Marvin Bagley que mal entra na quadra, tá todo sempre machucado. Mas o, é, tem essa. Mas o Kings é, é meio que é, faz parte da história deles fazer esse tipo de coisa né? tem uma história que o divas que é o GM do, do, do, do Kings o jogador que, o do Divats, que ele era meio brigado com o pai do Dont. não tem uma história assim de, dos basquete na Europa <risos> eu, não, eu não vi eu, não... eu já vi, isso, vi. Também. isso teria influenciado a escolha tipo... <risos> é é mas tem uns times que... Cara, o Portland também, Portland no draft também, é o time pra ser azarado, né, cara? É, ali eu acho que é mais azarado do que falta de competência. Ah... Foi muito caras, cara. Então... O Sam Bowie, o Sam Bowie, puto meu. Ah, o cara foi o Rookie First Team, depois de se machucar, o cara ainda fez umas temporadas boas lá no Nets e tal, mas o cara não jogou, não tipo velho. Greg Golden, machucado. Brandon Roy, machucado. Então, mas o problema é quem vem depois, né, cara? O, o Duran e o... Você pega o Duran e o Greg Golden? É. é resquícios de uma época que o cara tinha que ter um super pivô, e os caras foram lá e pegaram o pivô. O <risos> Sans faz isso depois, né? Agora que ninguém mais quer saber de pivô, eles pegaram o Eiton. O, o Greg Oden era Oregon State ou o High State? Acho que era Oregon. Oregon, então, Portland. Esse deve ter influenciado também. Pode ser também. Pensei nisso agora, nunca tinha pensado. O Duran era Texas. É. Ó, 57 a 48 para os Spurs. Conforme, conforme spoiler já dado, Suns <risos> vai virar esse jogo e vencer. Oh, temos um defensor aqui. O Marvin Bagley tem um teto absurdo se estiver saudável. É, eu concordo, eu concordo. Então, exatamente, é que o, o potencial não realizado não conta nada no jogo, né? Eu, eu, eu também confesso que eu ouvi pouco do Marvin Bagley. Fora, fora highlights, não lembro de assistir um jogo inteiro dele. Ah... E aí, foi falta isso ou não? Foi, lógico que foi. Sendo o Nash é falta, cara. O Nash não erra. Ele só erra quando fazem falta nele. Quero replay. Pegou o braço dele. Não foi. Olha lá, Vavo, responde, Vavo, por que, que você acha que o Knicks é uma franquia tão fracassada, apesar de ser um dos melhores mercados da NBA? Essa é boa, hein? Cara, pra mim é só, só não, mas é gestão ruim, né, mano? É o dono, cara. É gestão, é gestão. O cara tinha tudo, o cara tinha faca e o queijo pra dar tudo certo, tem o melhor mercado. A gente tá 30 anos perdendo e continua sendo a franquia que mais vale no mercado. Então tem que fazer muita cagada pro time não dar certo. Era só, era só ser meia boca. Se for meia boca, eu tia estar lá em cima do terceiro, sabe? Com a receita que entra e tudo mais. Teve escolha boa no draft, várias. Quando draftou bem, finalmente trocou o cara por, por, por nada. Quem? Porzingis? Ah, ah, mas o Porzingues teve umas histórias lá, né? Teve, teve uns probleminhas também. Pouca cara, mas agarante. eu acho que Hum. A, a, a, aquele pacote era a melhor coisa que eles tinham. Dennis Smith, umas escolhas de primeira rodada do Dallas. Porra. Hum. É, não, mas é, eu não sei é que depois que eles tentaram levar, tentaram juntar, fazer o um super time deles, que foi o super time mais furado acho que da história, que foi isso, eles levaram o Stoudemire dos Suns e queriam e levaram Carmelo, cara. Aí que lá foi só ladeira abaixo. Na verdade que aqui não, aquilo lá foi o fundo do poço mesmo. Cara. Não, a questão do Knicks, o Knicks afundou de vez e nunca se recuperou depois daquela troca do Carmelo Anthony. Os caras tiveram que trocar o time inteiro do Knicks, Isso. tinha vários caras, tinha o Gallinari, tinha uns caras bons, o, o Wilson Chandler, não lembro exatamente quem foi. Foi o Gallinari, né, é. o lembro do Gallinari. O Wilson Chandler também. Wilson Tender, Mosgov, enfim, não lembro. Ah, mas Mosgov também, convenhamos, né? Não, mas tudo bem, mas eu digo, bastava os caras ter esperado mais meia temporada que o Carmelo era a Free Agent. Né? Eu não os lembro se. Eu pensava entregar o time foi. inteiro. Qual foi o ano dessa troca eu não lembro? 2000. E... Vou entrar aqui pra não falar bobagem, peraí. Deixa eu entrar aqui, Carmelo Anthony. Olha a mulher do Tony Parker, Cara. Saudades da NBA e manja, véio. Nash nunca errou uma máquina. É isso aí, velho. Esse é o Nash. Olha o que o Caio Senna botou. Ah, teve isso. Denúncia de abuso teve, de Foi isso, Nossa, que eu nem lembrava disso, realmente. Pegou mal pra caramba. Oh, a troca do Carmelo foi 2011, no final da Traded Line, Denver e Knicks. É, eu e... acho que o, o, o Stodemar já tava lá mesmo, tava machucado. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu achar a troca completa aqui. Uh... Caralho, meu, é umas 20 linhas a troca dele aqui, ó. Não sei se dá para ver. <risos> eu não consigo, né, até lá não é tão grande ó, oh, era uma troca de três times, é... caramba, cara, é muito jogador envolvido, mas deixa eu ver os principais aqui, ele foi pro Knicks junto com o Renaldo, Balkman, Chauncey Billups, Anthony Carter e Sheldon Williams e uma escolha de primeira rodada, tudo isso foi pro Knicks, aí tem umas escolhas, para o Knicks foi o Corey Brewer, também, e para o Denver foi Wilson Chandler, Raymond Felton, Danilo Galinari e Timothy of Famous Gods. Raymond Felton, é. Mas é. tem mais jogador envolvido aqui, cara, é muito caro. Costa Coupos foi para o Denver Nuggets, uma pique foi para... Ah, caralho, muita, muita gente. Nossa, até a pique que virou o Jamal Murray tava nessa, nessa troca. Ô, louco. E a Aí... pique que virou o Dario Charity também. Cara, o Sartre, eu achei que ia se encaixar no Suns, não conseguiu, não. Olha isso, velho. Que, que joga ele esse banquete? É, é eu até esquecido que ele tinha ido pra lá. Me perdi no jogo aqui. 64, Cara, você é perdeu a cesta do Nash Que coisa linda de se ver. Ó, step back. Ó, pergunta off-topic. O que esperar do Lebron vindo para um playoff descansado e depois de tanto tempo tendo que jogar para dois nos seus times? Como assim? Ele tem de jogar para dois nos seus times? Acho que ele quer dizer que nas últimas finais todas ele chegou meio cansado porque estava carregando o time nas costas. Enquanto nessa ele está mais descansado porque parou. Le cara, Lebron, Lebron descansado nos playoffs é tempo que não acontecia isso é, vamos ver né cara que eu ainda acho que o Clippers tem um time melhor do que o Lakers eu acho que pô, o George Kawhi é melhor que o Lebron e Anthony Davis mas vai ser jogo, não vai é, o Lakers vai meio, que, vai meio que perder essa vantagem de, se eles ficassem primeiro ele vai perder a vantagem do mano de quadra porque não vai mais existir mano de quadra né e... Isso, principalmente quando Clippers, porque o jogo entre Lakers e Clippers, mesmo sendo mando do Clippers, tem tipo mesmo ou, ou mais torcedores Lakers. É, então, então é. no caso de uma série entre os dois, seria uma vantagem muito grande para Lakers, que eles não vão ter mais. Né? Cara, mas acho que vai ser uma final de conferência divertida de assistir, cara. Qual Rockets e Lakers? Não, não. <risos> Lakers e Clippers <risos> mesmo. <risos> Eu acho que não vai dar para ser o Rockets esse ano, não, Rafa. Viu o Harden vi e o Westbrook como é que eles estão? Estão mais em forma do que o outro. Mas, cara, eu detesto o Westbrook, velho. Eu acho o jogo dele horrível. Austin te amo, quer não, cara não Faz isso não Os caras chegaram a banir o Spike Lee do Madison Square Garden Os Knicks se envolvem muitas coisas bizarras É, teve aquela briga com o Charles Oakley, né O cara ser o algemado do ginásio Teve As caras são muito loucos. Acho que o, o, o Stephen Marbury, quando foi pra lá, reclamou também Ele saiu do Santos e foi pro Knicks, né Ele reclamou também Acho que o Knicks tem sérios problemas de administração O ego do Dono é uma coisa complicada lá o Spike Lee, ele, ele até falou no documentário quantos milhões ele tinha gastado em ingressos, tipo, muitos milhões em ingressos, assim, ele nunca ganhou um ingresso, ele sempre comprou aquele ingresso dele. E aí os caras, não o suficiente, os caras não, deixa, não deixavam mais ele entrar pela entrada que ele entrava, que era tipo uma entrada de imprensa, assim, tipo uma entrada especial para não ter que lidar com todo mundo do público. Aí, aí cortaram ele, tipo, isso. É... é... Aqui, o Harden tá fininho É não, apareceu uma foto do Harden Ele tá tipo, seco Ah, cara, me... pro Harden a melhor coisa Foi essa parada, porque todo ano ele chegava eh, Chegava Sem dar 100% nos playoffs, cansado E essa parada que meio que nivela Todo mundo É, mas então, essa questão, né Todo mundo parou, né então, mas é que normalmente a maioria chegava bem e ele chegava cansado. Agora meio que todo mundo vai chegar bem. Então, proporcionalmente para ele é melhor. Ah, o Oeste, os únicos que chegavam bem assim nos playoffs eram o Warriors, cara. O resto tava, chegava todo mundo meio capenga. Olha ah, o Neste de três. Eu ia dizer, você não erra. Ah. Essa foi o Run and Gun. Essa foi 7 seconds or less. Cara, eu gosto o The Forever Alone One ali. Aí ah, eu gosto do Harding. Eu gosto muito é. do Harding. é é estilo de jogo que eu gosto, que é muito ataque, e pouca defesa. Não. E, e, e ele claramente ele ele analisa Sim. matematicamente todo ataque nas melhores possibilidades de fazer maximizar a chance de ele fazer um ponto, né? Por isso que às vezes ele, ele cava a falta 5 ataques seguidos. Por isso que às vezes ele abre pro cara chutar de 10 ataques seguidos e o cara vai lá e erra 27 bolas de 3 seguidas. Que é, muito uma, é, é muito. Bom, o General Manager do Rockets, né, que é o Daryl Morey, que é o cara totalmente. totalmente manibol, o cara é tudo no. Tanto, tanto que trocou o pivô por um mais um wing, né? E não tem pivô mais. Porque ele viu que nos números era mais eficiente. Tá, é, mas porque o pivô dele era ruim, né? Era pivô pra enterrar, pra enterrar os lobbies. olha isso. O irônio é que ele pegou o Covington que começou no Rockets e foi dispensado. É, eu gosto do Covington, cara. Eu gosto bastante do Covington na, na época dos Sixers dele. É um trend bom ali. E o PJ Tucker, né, cara? O PJ Tucker que tá fazendo o Rockets tem alguma esperança. Tô Aprendeu a tempo. jogar Paulo Sanz. Ih, caralho. A pedido Tucker é defesa e bola de 3 do corner, só isso. É, esse, naquele time do, com Westbrook e Harden, precisa de alguma outra coisa? É, eu eu falei, na equação matemática era o jogador perfeito, né? É. O então era outro, defesa e bola de 3. Quem vocês acham que é o melhor center da liga hoje? Olha, tenho minhas dúvidas como o que vai voltar nessa fase magra dele. Assim, ah, o Anthony Davis É considerado center Porque esse sim, eu ainda acho que eu sou mais Anthony Davis ah, não Acho que não, porque ele joga, tá, tem jogado com o Magui ah, É que ele consegue fazer o 5 né? Mas se não considerar ele Eu acho que o Yokit eu, eu, eu gosto mais jogo é do Yokit do, do que do Embiid A galera tá botando o Embiid aqui Embiid ah, Embiid ele joga bem, mas não gosto dele, cara, ele é muito, ele fala mais do que joga, ele joga bem, mas ele fala mais do que joga. O Embiid. É. Eu, olha, o, o que tem potencial, das vezes que eu vi, é o Adebayo, ah. para os próximos dois, três anos aí potencial é o Eitan, né? Pelo amor de Deus. Também. Ah, mas dos que eu vi, eu falei, eu não vi jogo do Eitan. Ah, tá, justo. Bom, próximo jogo clássico que a gente puder fazer, pega o melhor jogo do Eitan nesses últimos anos. <risos> não, mas pra isso, dar jogo clássico, vai ter, vou estar com 50 anos já, pô. É... é pior que esses jogos mais recentes não dá para fazer, porque pode dar problema de direito autoral na imagem. Ah... Outra pergunta, ao Ginobili cabeludo Apesar Já tinha que o combo Vai seguir esse nível absurdo ou vai decair? Eu, Eu, acho, acho, que que... Eu acho que ele segue mais algum mais algumas boas temporadas Eu Depois ele que ele for perdendo o físico Toda essa, essa parte atlética dele Ele vai ter que ir adaptando de outras formas do jogo Se ele não aprende a chutar Aí ele decai é, Ele precisa aprender a ficar minimamente confiável no arremesso A ponta dos caras não do deixar ele livre para arremessar <risos> Cara, hoje quem fica livre assim é ele e o Ben Simmons, né? Rondo. O Rondo, deixa um o, ah, né? o, o Andrew Robertson. Uh, Lembra daquela do... Era assim. Rocket Thunder. Aí o, o, o Robertson pegou a bola na linha de três e o Chris Paul foi fazer a, o switch na marcação. Quando ele viu que era o Robertson, ele ficou não e falou, é no way!" ele gritou assim, saiu no microfone. Aí o Robertson começou a três de roupa. <risos> <risos> é, é, é trash talk, né? É. Ó, a galera tá botando aqui, ó, Jokic melhor que Embiid, Embiid tem o melhor footwork depois do Hakim, ah, o Embiid ah. é um que podia voltar mais rasgado agora, né? Um pouquinho menos Sim. rasgado. Tem? O Embiid. É. Ele, ele tem problema de joelho, ele, ele precisa. Ele precisa ficar fininho, né? Twitch tá virando o um YouTube. Ah, eu não entendo muito essas coisas, Valvo. Eu não entendi o que ele quis dizer, se explique mais É porque Twitch é lugar pra live, né? YouTube é lugar pra vídeo postado Dá pra fazer live no YouTube? Dá, lógico Mas meio que o mundo está encaminhando pra isso A Deandre Ayton então, não é jogador pra first pick, cara Depende do ano, né? Eu acho que é Quais são as médias do, do Leiton? Ah, ele, ele deve estar tá tá com uns 20 e 13, cara, se eu não me engano. Vou entrar aqui, Deandre Eiton. Uh, 30 jogos, 25 como titular. Ah, teve aquela, aquele período que ele ficou fora, né? De teve. Suspense. 19 pontos, 12 rebotes. É, 20, 7, Em quantos minutos? Em 33 minutos, chutando 40, 55%, mas não chuta a bola de 3, né? Não. Lance livre, 77, ok. Ah, não, são números bons, para 33 tá. minutos. Chutando 15 bolas por jogo, né? 21 se, anos ainda. Se ele ficar saudável, é, ele vai ter bastante futuro, cara. É, só não sei porque ele tem essa cara de 33 anos de idade aos 21 anos. <risos> Ele podia ajudar a fazer um, um cabelo mais jovem. Assim. <risos> e o contrato do Dan Drayton: 9 milhões e meio nessa, 10 na próxima e 12 team options na outra. É, acho que 3 e 4 são team options, né? Oi? Era é 3 e 4 são team options. É. Uh, ah, é coisa de. Ele tava falando questão de direito autoral, por isso está ficando igual o YouTube e Twitch. Ah, ah, por causa do Twitch, entendi. Então, eu, saiu uma, uma resolução agora que é que a galera que fica fazendo live ouvindo música no Twitch não pode mais, porque a galera ficou ouvindo música de outras pessoas e essas pessoas não estão ganhando. Ah, ah, ah, mas é questão de tempo até os caras verem. Ah, Vai, a grana que arrecada vai repassar uma parte, vai, tem que fazer isso, daqui, pouco, daqui a pouco os caras arrumam isso. Ó, já estamos no quarto quarto, né, a gente ficou falando em cima, mas acabou o terceiro quarto, Sam segue atrás. É, agora, agora que agora é... tem jogo. É, nessas transmissões normalmente, ih, cortou um pedaço, normalmente cortou a gente de... cortou alguns segundos e, e saiu o volume. Nessas transmissões a gente presta atenção no último quarto. é. Leandrinho é o melhor brasileiro do NBA, sem dúvidas, eu também acho, cara, o auge do Leandrinho foi absurdo, muito maior que do Nenê. É, o Nenê teve uma carreira mais duradoura em alto nível, uhum. mas o, o, o pico do, do Leandrinho com certeza foi melhor. Aqui, ó, aqui, ó, um comentário, ó, P.J. Tucker, melhor pivô da NBA. <risos> eu acho que ele quis digitar menor e saiu errado, o corretor mudou para melhor. Uh, acho que ele é maior que o Chuck Hayes ainda, né? <risos> Chuck, <risos> Chuck <Reyes> era bom. <risos> O Chuck Reyes era, era o Earl Boinks, Boinks, Boinks dos pivôs, cara. O Chuck Reyes, quando o Yao Ming se machucou no início da temporada, o Chuck Hayes jogou todos os jogos de titular pelo Rockets e ele conseguiu um triple-double <risos> no jogo. <risos> o Tietchan Reis conseguiu um duplo double. Foi o ano seguinte que o Yamint se, se, se aposentou, se não me engano. Ele era 6-6. O Tietchan Reis. O cara tinha altura 6 6. Do, do Jordan e era pivô. <risos> se o Warriors draftar o Lamello Ball na primeira pica, eu me mato. Ah, por quê? É isso, é. Não, é aquela questão. Tu, tu draft é o cara que tu acha melhor ou tu drafta alguém que se enquadre? Digamos que eles tenham a primeira pick. É. Ou tu drafta um, drafta um cara que se enquadre no teu, no teu time. É, mas, cara, eu vou ser bem sincero, tá? Eu, eu não tô vendo como é que tá o Draft Class desse ano. Eu, eu sei que vem o Lamelo. só é, tem o, o, o. Dizem que o, a melhor escolha pro Warriors seria o Jam, James Wiseman, que é pivô. Tem tipo sete pés, sete e um de altura, e no caso seria o cara que falta no time para eles montarem o time, porque, quem não eles vão ter o Curry pronto, o Klay Thompson pronto, Andrew Wiggins de Small Four, o Draymond Green e um pivô, eles precisam, então se pegar um pivô bom desses, pega você James, James Wiseman e o cara vinga, aí vai ficar, vai ficar forte o time. Cara, o draft tá cara alta, é complicado, né, cara, tem todo o magical history dele, precisa ver. E é o que eu tava falando, o, o pivô, ele tá fora de, de moda hoje na NBA, né, cara, não é mais uma posição tão imprescindível. O, o pivô ficou fora de moda na NBA quando eles mudaram a regra do All-Star Game, em vez de ser dois armadores, dois alas um pivô... Para ser dois armadores e três frontcords. Para poder tirar o Fivô. Foi naquele uh -huh. ano, não lembro qual ano foi, mas foi naquele ano que o pivô saiu de moda. Aqui, eu achei um bom, uma, uma especulação boa. O Warriors vai draftar pensando numa troca com o Bucks pelo Yann futuramente. Uh, cara... Assim... Uh, para o Bucks trocar o Iannis Não, mas se for Ou tu espera o, o contrato do Iannis acabar E pega ele de free agent Ou vai uhum. ter que ser um sign -and trade E se for um sign -and trade vai ter que mandar salário para lá É, não, ah, acho que não necessariamente uh, Ou oh, vai, eu preciso encaixar, né é. tem, um, tem uma quantidade X que eu não sei de cabeça Mas... Ah, é que não, se eles tiverem cap, cap eu acho que não precisa não, viu, Val? Ah. É, mas, enfim, eu, eu acho que o Bucks não troca. Não troca o Yannis. E se for signing trade, é, é meio pra onde o Yannis quiser ir, né? Não, não é qualquer time. Ah, esse aqui é bom. Ó. Impressionante foi o Wes Ansel, pivô de 6,7 nos anos 70. Wes Unsel. Para quem não sabe, foi o cara que ele foi draftar, ah, é um exemplo daqueles que a gente falou, tipo Steve Nash, ele chegou no Bullets, que tinha a pior campanha e ele chegou e transformou um time de melhor campanha passou tipo de 20 e poucos para 60 e poucas vitórias só com a chegada dele e aí o cara ganhou MVP e Rookie of the Year no mesmo ano no meio da era Bill Russell e Will Chamberlain e ele foi campeão lá em 78 com o Bullets mas acho que não tinha 67 acho que ele tinha um pouquinho mais, até vou olhar aqui e ele morreu agora, faz umas duas semanas. É. Depois ele foi técnico do Bullets também. Não, 6-7 daqui mesmo, o oh, louco. 6-7. 13.8 pontos, 18.2 rebotes. 2.6 assistência É não, é mais um caso que os números não justificavam ele ser o MVP Ainda mais com o Will Chamberlain Do primeiro ano no Lakers Mas é que o hum. cara pegou um time horrível E transformou no melhor time da conferência Eu acho que ele, ele foi GM do Wizards Uma época também, se eu não me engano Foi, GM, é, ele foi, foi técnico, se eu lembro ali Há bastante tempo, GM não lembro Deixa eu ver eu acho que ele Foi, GM. foi ó, entre 96 e 2003 Será que foi ele que fez a cagada do... Ah, não, não foi, esse foi, foi o Jordan, foi o Kwame Brown lá. Foi o Jordan que draftou, né? O Kwame Brown? É. Não, mas ele não tava, ó. Porque ele foi, ó, ele foi de 96 a 2000, aí ele deixou de ser, aí ele voltou em setembro de 2001, já tinha passado o draft de 2001. Ah. Então ele não tava no draft do Kwame Brown. Porque ele ficou um ano fora e depois voltou. Caramba, tem todas as transações do cara como, como general manager aqui, ó. Que oh, dia é basketball reference? É. Referenced. É, ele não fez parte do, da, do draft do Conor Brown. Mas ele assinou Charles Oakley como free agent. Quem? Charles Oakley. Ele jogou no finalzinho da carreira. Certo que foi o Jordan que o Jordan, ele era tipo o melhor amigo do Jordan no Bulls. Não, não sabia disso não. Sim, o puto Jordan ficou, ele ficou puto que trocaram ele pelo Bill Cartwright. <risos> e ele ficava fazendo bullying no Bill Cartwright. Sendo que o Cartwright era muito mais velho do que ele. Aí disse que O Bill Cartwright um dia chegou e deu um, um para um paratiqueta nele. Eu já vi essa história. <risos> Aí o Fênix, o Santos tá demorando pra encostar no placar? É, mas o Santos era assim, cara, dava dois minutos, era 20 pontos. Grant Barry. Ó, outra tá especulação boa aqui, ó, do Rafael. Se o Yannis não ganhar o título no próximo ano, ele vai dar uma de Durant, Malone e tentar em outro time. Ah. Eu acho que enquanto ele tiver condições de ganhar no, no Bucks, ele segue no Bucks. No instante é. que ele deixar, que, tá, que, tá, que, ele não, que ele não tem mais chances, enfim. o Bucks tá em primeiro com a melhor campanha da NBA. Enquanto ele tiver nessa condição, pô, que cenário é melhor do que esse? Que tu tem o melhor time com a melhor campanha? Melhor do que isso, não tem. Não, é que assim, pra começar, eu acho injusto você colocar o Duran e o Malone no, no mesmo saco, tá? É diferente. O Malone ele saiu acho que no último ano só, e foi pro Leite. O último ano com 40 anos de idade. 40 anos de idade, ele queria ganhar um título. O, o Duran não, cara. O Duran tá pulando de time em time. Ele agora eu quero ganhar, ele vai pro Golden State, agora eu quero ser estrelinha, ele vai pro Nets, sabe? Então, é diferente um pouco. Tem, tem e eu uma acho que para a... fazer isso, não. Tem uma fala que alguém falou uma vez quando compararam a situação do Durant com o Lebron, que foi para Miami. Aí alguém escreveu assim, não lembro quem era. Botou assim: O Lebron se juntou aos seus amigos para derrotar os seus inimigos. E o Durant se juntou aos seus inimigos para derrotar os seus amigos. Eu achei muito bom, porque é meio que isso mesmo, né? É. É. é que assim, o, o jeito que o, que o Duran saiu véio, Os caras perderam pro, pro, Eles perderam pro Warriors Foi 4x3 aquela série? Foi virado 3x1 pra 4x3 então, muito perto, cara, Daí você vai lá e vai pro outro time, cara, é complicado, né? Imagina tu ser o Russell Westbrook e só te vem a notícia assim, então, teu companheiro aí de lutas nos últimos seis, 7, 8 anos decidiu ir pro time que vocês quase me derrotaram. Imagina tu é o Westbrook que recebe essa notícia, velho. Pois é. Mas, tu deve querer matar o cara, velho. E não tem como não também, né, mano? É. Mas, então assim Eu não acho que o Gênesis vai fazer isso O Duran é meio é, não sei, cara O Duran, ele tem, eu gosto muito dele como jogador Mas ele tem sérios problemas, cara Eu ficava discutindo com um menino De 15 anos na internet É uma Concordo, coisa cabeça, cara Então não, Parece que o Nash, oh, o Rose Parece que o Nash não erra, né, meu Toda hora que eu vejo ele arremessar a bola, entra, é mais ou menos isso. Não é refalta. É aqui, com certeza, esse comentário é de um torcedor do Thunder. Ele botou: a gente perdeu uma vantagem de 3x1. Cadê? pode ter sido um do Warriors na final, mas eu acho. Uhum. Ah, aí a gente perdeu uma vantagem de 3x1. É, acho que foi eu do, acho Warriors, que eu então. do Warriors. Olha isso, velho. <risos> a quarta falta do Stodamayer. Nada, eu ah, eu escuto o áudio da, da Eu escuto um segundo, os dois segundos na frente de vocês Porque eu escuto o áudio do jogo Pelo computador E vocês escutam na transmissão Então eu tô sempre ouvindo os dois segundos antes Então às vezes eu dou spoiler de uma coisa que vai acontecer <risos> O Cair Stoldemar não aprende Jogo 3 dessa série Ele jogou acho que 20 minutos por causa de falta cara. Eu não sei se foi não, hein tem que botar o óculos. E por que, que ele trocou de número? Porque ele era 32 antes, né? Ele começou ter... 32, é. Ele, o, o ano que ele começou, ele 32. Eu acho que tinha alguém usando um 1 quando ele começou. Ah, pode ser. É. É. Vai ter que aposentar as duas dele, que nem o Kobe então? Não, não tem que aposentar nenhuma, cara. <risos> um é do Booker agora. Aposentar um não, é colocar no ring of Honor. É, é, é, a gente chama de aposentar. Um é do Booker, cara. Se aposentar um é por causa do Booker, não é por causa do Stude Meyer, não. Ah, é. Dele é um também. É. Aí tá vendo, cara. Kurt Thomas é uma tristeza. É. Tá dando umas travadinhas no jogo? Eu vou fechar essas outras águas aqui, porque eu acho que tá... Acho para pra mim tá normal aqui, tá bom. Vou... Pra mim tá. Quinta falta do Duncan. Agora travou. Agora o quê? Travou? Agora tinha, tinha dado uma travadinha, voltou, tá aqui normal. Peraí, eu vou fechar os outros programas que estão abertos aqui no meu computador porque faz diferença. Andou Duncan jogando com cinco faltas. O Duncan ou o Stoudemire? 5 oh, faltas ou o Duncan? É, acho que o Duncan saiu, acho. O Curtomas é um dos caras que jogou até há 40 anos, né? Uhum. É tipo, é, 20, acho... poucos, 20 e poucos caras na história da NBA passaram dos 40. Ele foi, ele era um deles no Knicks. Ah, lembra um time do Knicks ali? Mais uma parada de gestão que tinha o Kurt Thomas idoso, o Rashid Wallace idoso eles começaram a pegar uns caras muito velhos o Marcus Cambry idoso no final de carreira todos os caras de 39 para nenhum sentido agora uma pergunta completamente aleatória vocês acham que o Ginobili jogou mais que o Oscar? Acho que ele quer O ah, melhor som americano da história é, isso? é, acho que sim Ah, é, é difícil, né, cara O Oscar nunca jogou na NBA Então Outro dia veio parar pra mim Um vídeo do Oscar disputando um campeonato de 3 na Europa Tipo o da NBA 5-5-5-5-5, né Ele acertou 22 das 25 Caralho, quase, quase tão bom quanto o Booker, então o bucra foi quantas? Ah, não sei, é que agora eles colocam ponto, né? Tem bola dobrada. Ah, o tem aquela bola bolsa, verde acho que ele acertou que 19. Cena, né? É, não, tem... agora tem uma fileira inteira que vale ponto dobrado, a última bola de cada uma vale ponto dobrado, então é complicado a pontuação. Não, é aquela... aquela bola verde-limão do Mountain Dew, acho que valia mais pontos, hein, lembro, né? tá é, então, sei lá, eles ficam inventando regra, cara. Aí não dá pra comparar gerações, né, também. Um jogo que não eu entendi. quero fazer aqui. Não, eu falei que aí fica ruim de comparar gerações, porque se um cara tem uma pontuação, um outro tem outra. Eu ah. não, vou comparar, que é legal. não, eu ia dizer que um, um jogo que eu quero fazer aqui, futuramente, é o Jogo do Pan de 87, que o Brasil ganhou dos Estados Unidos. Puta, esse é legal mesmo, cara. Ah. Aí sim, os caras. Mas esse eu já assisti há uns. Três anos atrás, tinha no YouTube eu assisti. Aí os caras meteu muita bola, velho. muita bola. É, faz um pouquinho mais de tempo que eu assisti. Era um gatilho, meu. pegava, arremessava, acertava. E era, e era só, e era um, o Brasil era muito, muito, meio running gun nesse sentido de ficar achando umas bolas de três, porque, meu, os caras eram loucos, os caras pegavam e metiam de três, meu. não tava nem aí. sequência hum. Novitz, que foi o maior estrangeiro da história da NBA. Eu acho que. É, normalmente eles chamam um estrangeiro, o cara que. Por exemplo, o Lá João nasceu na Nigéria, mas ele fez college e tudo mais, então ele não conta como estrangeiro. Como international player, que eles falam, né? Tipo Duncan. Duncan nasceu nas Ilhas Virgens, sei lá o quê. Ah, mas, mas... Ilhas Virgens é colônia dos Estados Unidos. Ilhas... Mas não é a Virgens Britânicas? Não, não sei, mas enfim. Tem a seleção deles lá, ele já que... joga o 3... campeonato de basquete. Mas, o, bom, mas ele não, sei, não é, bom. mas ele é de universidade, então ele não conta como international player. Eu acho que só pegando esses caras, international players, pra mim, é o Novinsky sim. Deixa eu pensar. É, acho que seria o Novinsky mesmo. Espera aí que eu vou dar um pause play de novo aqui. Ih, estiquei a tela. O que eu fui inventar de fazer? É porque estava desincronizado o áudio. Pera aí. Pera aí. Ih, estraguei o jogo. Agora tá com as barras pretas fez? do lado. Sei lá, agora tá com a barra preta do lado. sentindo ah. inotado. Ah, aqui, ó, vou conseguir arrumar. Não? Deixa eu ver. Não Ah, vai ficar assim agora até o final, gente Porra, eu tinha tomado cuidado de fazer o arquivo direitinho para não acontecer essa parada das barras pretas é Exatamente aqui, ó Quem sabe, faz ao vivo, bicho Estamos sujeitos a essas coisas Ó, oh, cheguei até a cortar o cantinho da tela para não ficar assim. Ó, oh, cinco pontos. 13,58. Falta no ah, acho que eu consegui, peraí. Peraí. É, conseguiu. Só esticar um pouquinho mais. Foi? Aí. foi. Foi quase, foi quase, mas foi. Aí, foi. Quase. Não vou mexer mais porque pode piorar. Ah, tá. cortou o reloginho. Ó. Aí, deixa eu arrumar aqui. Cortou o reloginho. Agora foi. Com o reloginho e tudo aí. Voltamos à programação normal. Sei... Ah, estava 6 pontos com 13,58 ainda. Toda mais volta. Pois é. Vavo, dá uma olhada no OBS. É uma ferramenta melhor para fazer streaming. Não no meu computador, que o meu computador não aguenta. Ele começa a travar. Eu já testei. É um programa feito para fazer streaming. Só que aí tu instala no teu computador. Esse que eu estou usando, ele é online. Né? É, no meu computador, trava. Stodomayer. No Bruce Bowen. Bruce Lee Bowen. É. É, o é, é, é, é, é, é a diferença não, dizer que o Bruce Bowen é o caso raro do jogador que mete muita bola de 3 e é horrível no lance livre cara, eu não sei eu não, eu me, eu não gosto do Bruce Bowen, cara ele acho ele muito sujo Bom, temos alguns exemplos que triste, compra um SSD o meu HD é SSD e ainda assim dá uma travada <risos> Desculpa, cara, tá... eu já já testei todas as opções. Aí quando eu descobri o StreamYard, eu comecei a fazer aqui e vi que não travava. Cinco pontos, 2,55. Deixar o Meryl na defesa. Bel. E Três pontinhos, 2 e 42 e o Leandrinho enquadra, né, cara, mesmo jogando mal, ele terminava a maioria dos jogos do Suns. Que aí, que falam, né, que o line-up titular do, do basquete não são os assim cinco que começam, são os assim cinco que terminam, né. Lou Williams, e... eternamente Lu Williams. Hã? Lou Williams, né? Sim, sim, exato. E o quinteto mais comum dos Suns era esse, era Nash Rajabel, Deandrinho, Marion e Stoudemire. Meu franchise player, Laurie Markkinen, vai ser o maior estrangeiro da história sem, cl sem clubismo. Viu que ninguém comentou esse comentário, né? Simplesmente é... ficou na tela. É... Tá, ele, é, ele é. Eu também acho que é sem clubismo, igual eu quando falo do Suns, cara, sem clubismo nenhum. O oh, oh, oh, oh, oh, oh, Spurs abriu mais dois. Vocês estão ligados, é que eu sou torcedor do Rockets e eu fiquei sabendo, mas eu não sei o quão a verdade era, que antes do Chris Paul ser trocado pelo Westbrook, rolou um boato que ele ia ser trocado pelo Lauren Marconi e o Chris Dunn. Cara, eu que rolou muito rumor nessa época, mas eu não cheguei a ver esse não. É. Ia trocar o Chris Paul pelo Marca nem e o Chris Dunney. Dizem que estava tudo certo e o Bulls deu para trás na última hora. Também. Oh, eu acho que eu não trocaria não, cara. O que, que o Bulls ia fazer com o Chris Paul? Pois é. Porra, não? Foi falta isso? Claro que não. show oh. A, a narração está atrasada, né? Eu não conferi isso. Um ponto, um ponto. Um minuto e treze. É agora. É agora. Hum. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não obedeceu o técnico. Oi, demorou mais de sete segundos. E o Lucas saiu. Lucas saiu. Volte, Lucas. And now it's defense. Phoenix stop. San Antonio 50 você viu o passe aí? fala Faltando 30 segundos, um ponto na frente e me solta esse passo. É muita frieza, né, cara? As últimas duas sextas, o pick and roll dos dois, né? Agora está chegando, logo mais estará chegando o momento crucial desse jogo acho que eu diria da série, viu? Não é nem do jogo da série da franquia <risos> o torcedor, eu não vi essa reto. tinha um torcedor com a é, eu vi, é, eu vi logo, cai <risos> Nossa, aí, ó, é agora, não é? é agora acho que sim Abriga, a briga, a briga você Está vendo que os dois foram suspensos nem pisaram na quadra, não dá nem para ver na câmera. É então. É hora que eu tava procurando agora. Só atualizando, galera, o que a gente falou no início da transmissão para quem tá agora. O Stoudemire e o Boris Diaw, por causa desse lance, eles invadiram a quadra na briga e acabaram suspensos do jogo seguinte. E aí o Sam se deu mal porque não tinha, não tinha pivô, não tinha big man no jogo seguinte. E o Warrior foi ejetado desse jogo, mas no jogo seguinte ele já estava de volta, então não fez diferença. Ah, o Stoudemire aparece ali nessa câmera lá atrás fazendo nada, está de pé só. Será que rolou uma politicagem aí? Ah, eu acho que sim, cara. Ah, tá ali, ó. O ah, mas ele nem se mete. Ó, oh, o Aubrey foi ejetado. E só. E aí o Santos ganhou o jogo e achou que estava tudo certo. Aí veio a punição posterior. Mais ridícula da história da NBA, cara. San Antonio está em grande problema Roger Bell foi com a ah, peraí, aconteceu tudo aquilo e ouro Roger Bell uma foto técnica <risos> Só ele <risos> Faz um plástico analisando o jogo entre Pacers e Pistons naquele que teve a maior briga da história da NBA A questão é que de de com balas. Com... É muito difícil conseguir esse jogo completo porque se alguém sobe no YouTube, a NBA vai lá e derruba, tá ligado? É eles não querem isso. O próprio jogo, esse do Lakers e Kings, que eu fiz a transmissão, que é o jogo da arbitragem uhum. controversa, todos os outros jogos da série, um 1, o 2, o 3, 4, 5 e o 7, tem inteiro no YouTube numa qualidade perfeita. O 6 não tinha. Aí eu consegui achar num canal um jogo que estava faltando o início e num outro canal um jogo em italiano. Aí o que, que eu fiz? Eu montei o início em italiano com o final desse outro jogo como uma, com uma imagem de transmissão da época assim tipo TV Espanha sabe umas coisas assim os caras se alguém sobe no YouTube eles vão lá e cortam tá ligado Porque eles não querem esses jogos pra galera assistir esse é da briga possivelmente não, não vai ter o jogo inteiro vai ser difícil se conseguir ah, agora finalzinho do jogo Aí foi acabou, acabou, né? Depois, quando 97 a é tempo estava 97 a 93, não estava? O Santos fez 8 Acho pontos de vida. Aí agora os caras são muito restantes de Santos uh... got robbed, isso é verdade. Santos got robbed. Got robbed. Tem um Vocês acham que poder? o Santos ganharia a <risos> série? Ganharia, ganharia do, ganharia do Jazz na, na final de conferência Ganharia do, do Cavs fácil na final também Tenho a menor dúvida Os melhores times dessa derrou, derrou. season Eram o Suns, o derrou. Spurs e o Mavericks Rico livre? Ele já tinha errado um também Ele erra quando pode, cara Essa é a qualidade dele Erra quando pode Tem um vídeo no YouTube do Nash agora do Nash agora, aposentado, que ele cobra 100 lances livres e acerta 98, tipo numa quadra. Assim. <risos> Vai acabar, 102 a 98. Aquele Cavs na final já foi meio surpresa, né? Já foi meio LeBron botando a bola embaixo do braço e carregando o time nas costas. Foi Cavs de Pistons, né, no Lash? Menos quando ele passava a bola pro Arbijão. Hã? Foi Cavs e Pistons, né? Foi aquele que, o um dos jogos, ele marcou os últimos... Todos os 25 pontos do Cavs. É, eu acho que foi. foi acho que foi, sim. Lebron. Quem que era o time? Era tipo Larry Hughes. <risos> e o varejão. É. Daniel Marshall, em fim de carreira. Hum. Eric Snow hum. em final de carreira. Quem que era o armador, cara... Era não o... era o Sasha Pavlovich? Não, não. Ele era do time, cara, eu lembro. Era. Não era o Daniel Gibson? Também era do elenco. Mas não lembro que era o... Ponte não, acho Eric que era. era ele que armava. O Eric Snow, não era? Como sabe? Não lembro. Final de jogo... Cara, o last já era muito fraco desde essa época já, né, cara? Aí pro ano seguinte veio o Big 3 do Boston, né? Aí, meio que... é. ah, e aí foi a última vez que eu tive esperança do Santos ganhar um título. Acabou? E agora vem algo nada a ver aqui. Ah, da transmissão. Ah, um jogo do... contra o Celtics. Acabou. Acabou, acabou. Voltamos nós à tela. Steve Nash comenta futebol. Não sei, comenta. Cara, o Steve Nash... Eu não sei, acho que ele tem um time com o Robert Sarver lá na Espanha, na segunda divisão. E o Nash joga bem pra caramba futebol. velho. É, eu, sei, eu, eu sabia que ele jogava, mas joga tão bem assim? Ou joga, joga bem, tipo, não. Não, acho que ele teve chance de ser profissional, acho que nos Estados Unidos. Ele foi chamado pra jogar profissionalmente. Porque ainda não é um cara de 1,90m, né? No, no futebol, o cara é um gigante. É igual o Iber, É que o Iverson era NFL, né? O, qual que era o time do Jazz de 2007? Carlos Cara, Buzer, Pedro Williams, Williams Andrei uh, Kirilenko, Kirilenko, quem Ai, mais? Basicamente isso. Estou entrando aqui para Jazz 2007. Uh, Carlos Buzer, oh, Lu, vou falar todos, Lu Amundson, Rafael, baby Araújo, a verdade, o baby. Carlos Buzer, Ronnie Brewer, D. Brown em final de carreira, Jaron Collins, Derek Fischer, teve essa, né? Tá ligado que não eu lembrava o, dele. Não. O Derek Fisher ele é o jogador que mais disputou séries de playoffs ou mais ganhou séries, de, mais ganhou séries de playoffs porque nesse, nesse entre as duas passagens vitoriosas do Lakers ele jogou no Jazz e ele ganhou mais umas ali. Aí é por causa disso ele fica na frente do Robert Curry, no, no total. <risos> Sabia, não. Gordon Giriček, Matt Harpering, Andrei Kirilenko, CJ Miles, acho que era o Rookie aqui. Paul Millsap, já era. <risos> ah, Paul Millsap. Uh, Mehmet Okur, Roger Powell e Deron Williams. É isso. Mas, ó, o Millsap... E o Sérgio tinha 21 anos e 6.8 pontos por jogo, ele ainda estava começando. né estava bem no comecinho. E o, e o CJ Miles tinha 19 também, ele era novinho. O CJ Miles que foi direto da High School, né? O uh, que mais? Nuggets não estava forte nessa temporada, 2007? Hum, boa pergunta. <risos> boa Eu pergunta. acho que não, cara. 2007, vamos ver. Eu vejo no celular porque se eu for no computador eu tenho medo de travar. 2007, o Deckers classificou em sexta e, e perdeu para os Spurs na primeira rodada. É isso. 4 a 1 Ganhou a primeira em San Antônio e perdeu as quatro seguintes. O Grant Hill tava no auge na época de Suns, na real, não que ele tenha jogado mal, mas ele se machucou não. bastante ali. Não, não, no Suns, não. O Suns, ele tava saudável, é que ele não tava no auge técnico, né, o auge técnico dele foi Detroit, completamente. No, Orla... no Orlando ele chegou é. a pegar a playoff... É, playoff, pegar All-Star, né, ainda, eu acho. É, antes da lesão. Só que a lesão dele foi muito grave, né, ele quase ah. morreu na mesa de operação, tem essa história, quando ele foi operar, ele quase morreu. Febre que não parava de subir e tal, e aí eu, quando ele voltou, ele voltou para o Suns, que na época tinha um departamento médico fodido E aí ele conseguiu ir voltando a jogar, voltando a jogar, mas nunca mais foi o mesmo, jogava muito ainda no Suns mas... E no final ele jogou tipo, não... até 40 anos, não foi? Quase 40 eu anos no Clippers, no tá? um finalzinho ali junto com o Blake Griffin tá? Ele terminou no Clippers Grand Hill, mas acho que ele não pegou o All-Star Game ainda mais no, no Suns né não, não. Ele, ele, ele jogou no Santos dos 35 aos 39 anos. É. Ah, mas saudável aqui, ó. Perdeu pouquíssimos jogos. É, então. Ele jogava bastante, sim. A frequência dele. É, no é. Magic ele. No médico ele chegou a perder um ano inteiro aqui, não jogou nenhum jogo. Mas sim. chegou a ser All-Star na temporada depois dessa. Ele ficou uma temporada inteira sem jogar, na temporada seguinte ele foi All-Star de novo cara, era cara eu jogava muito. Era o... Grant Hill. Eu lembro de usarem o termo point, a primeira vez que eu lembro de usarem o termo point forward era com o Grant Hill, que é tipo o armador que é point guard, né, que leva a bola. Não uhum. que não, foi, não houvesse isso antes, mas enfim, eu lembro de ouvir pela primeira vez esse termo com o Grant Hill. É, acho que eu já lembro de ter ouvido isso mesmo na época. Agora se eu ouvi antes depois também não lembro muito não. O Deron não é white chocolate. Não, Deron não, million, white não, deles, não é. Deron. Os dois são brancos, Isso. mas não são o mesmo. Tudo bom, Tudo <risos> Bom, putz, cara, chegou um pouquinho atrasado, mas logo mais eu vou subir no YouTube, acho hmm. que quando parar de quando subir lá umas 8 horas eu publico inteiro. Se quiser assistir de novo. Ou aqui na Twitch também dá para assistir os, os próximos dias antes eles apagarem. A gente já falou do Cheque, né? Por que o Cheque não deu liga no Santos? Acho que porque cara, tava ele já era muito velho, né? Não, não só isso. O time do Santos era muito rápido. O Cheque já era muito devagar, né? Porque ele tava no Santos, ele tava muito pesado. Eu lembro de assistir os jogos, cara. Era assim: corria Leandrinho, Todemeyer, Nash e. Mas agora eu não lembro quem tava. Passava os quadros da meia-quadra. Demoravam uns dois, três segundos passando o Cheque. na meia-quadra. Eu falei, cara, não tem como. Olha, teve 18, e mesmo assim 18, 18, ele mandava uns 20 e 10 no Sans. 18, é, 18 pontos, 8.4 rebotes. Em 30 minutos. Hum? É, 18, 18, 8 em 30 minutos. O cheque. O cheque? É. é então. E o elenco do Santos. Lua Manson, <risos> De novo. Eu tinha lido o Justin, ele. Rodrigo <risos> Matt Barnes. Sim. Rajabel ah, Boris Dio, Gordon Draggett já tinha Jared Dudley, é. no, Robin Lopes no Suns, Cara, não lembrava disso. Como eu não lembrava disso? Jogou um tempão, cara. É. Não, não, não, não, não me lembrava disso. Faz tempo, ah, não me lembrava disso. Não lembrava dele lá, mas não me lembrava. Steve Nash, Shaq, Jason Richardson, Jay Rich, Tem é. um monte de, de Bama aqui. Stromae Swift. Da mais Jason Richardson que tirou o Nash do Suns tirou? Ah, ele foi na Acho troca, tá. né? Não, não, cara, essas fofocas desse time. Ele traçou a do Nash. Ah, tem essa história? Tem. Não, mas foi? Teve uma troca do Jason Richardson. Uma de, enfim, não, mais. não, então, é que tiveram que trocar ele, né, cara? Não dá, o time era do Nash e Uh, aí eu... o clima estava muito ruim tiveram que trocar oh, tem alguém que ama o Dragic Dragic ah, jogou muito tempo no... ele começou no Suns ele foi pro Rockets antes de voltar para o Suns né? jogou um tempo no Rockets era o é, é, armadores... ele, ele ele era do Suns ele foi trocado pro Rockets acabou o contrato ele assinou voltou. pro Suns de free e era ele... olha que olha que era ele e o Kyle Lowry os dois armadores do Rockets né? Os dois antes é, de bombar mais, assim. Ele foi trocado pelo Aaron Brooks. Aaron Brooks, que, que teve é o um ou um, dois anos que ele jogou muito bem. Não, no Santos. Não, no Rockets. No Rockets ele <risos> ganhou um most improved <risos> player um ano. Ah, é. 20 pontos por jogo, sei lá quanto. Ah, o famoso time do Santos com três armadores, né? Que era o. O Dragon Glad, o, o Dragit e o Azea Thomas. Thomas. Cara. Que, eu, só, eu só lamento. Sabe? Esse, esse time foi horrível. Cara. Qual o SANS melhor? 93, 2000? Aí... Cara, sinceramente, eu não vi muito o, o SANS de 93, o SANS do Barclay. É, mas eu acho que o maior impacto para o jogo foi o SANS de 2000 mesmo. O, não do ano 2000, mas esse de 2005 até 2007 que yeah, é o Nash, Rajabel, Leandrinho, eu acho que isso impactou mais o jogo e, e eu acho mais legal de ver. É, aquele Santos teve a parada de dos caras trocar pelo Barclay, aquela troca lá do... Uhum. Eles deram horror na sec, e uns caras meio nada a ver, assim. Aí pegaram o Barclay, no primeiro ano do Barclay foi MVP e quase campeão por é, Tinha que passar de um tal de Jordan, né, cara? É complicado, mas assim, então um time melhor, cara, não dá pra saber qual que é o que eu mais gostei de ver foi esse de 2005 e 2007 Vavo, você contra ou a favor da volta nessa temporada? Cara, sim, sim, sim. eu acho que a NBA tem estrutura tem dinheiro, tem as pessoas certas para montar um esquema seguro para todo mundo uh, esse esquema de fazer na bolha lá, a sabe não é uma bolha, mas eu acredito que deu pra voltar, sim mas tu viu que o Kyrie Irving se opôs, assim, bizarramente contra, né? O irônico é que ele não vai jogar. tem muita né? dificuldade. Eu não Mas sei o que, que Kyrie que fala. Que mais, né? é. Mas você tem que decidir essa parada aí dos jogadores. Se o jogador não quiser jogar, vai ter jogador que não vai querer jogar. E aí vai ser punido, vai perder salário, pode não jogar. Sei lá, né? É. É, ele botou qual o lance do Kyrie eu sei que eles estão fazendo reuniões porque tem um algum grupo de jogadores que não quer voltar liderados pelo Kyrie Irving mas eles não deram não deram maiores explicações tem a ver tem a ver com racismo também sim que ele botou por motivos da luta contra o racismo tem a ver com a Covid tem a ver com como um protesto contra a, toda onda de, de um protesto contra o racismo toda onda de protestos John Walls está recuperado. Caramba, não sei, acho que ele tá para voltar, né? Ele ia ficar essa season fora, né? É, eu não sei se com o atraso da volta ele volta a jogar, mas eu acho hum. que não. Porque ele, o dele foi aqui nesse também, né? Foi. Dentro de casa? Foi é parado. Hum. Acabei de ouvir minha mulher gritar Patrulha Canina lá da sala <risos> que é o desenho preferido do nosso filho. Gente, acho que. E aí, ó, batemos duas horas de live. O papo foi bom. O jogo foi bom. O Lucas está esperando um pouco. Ele não sabe ainda que estuda mais. isso foi ruim. E o Boris Dio foram suspensos. É... Quando é que eles anunciaram? Você lembra disso? Amigo? É? Você lembra quando foi anunciada a suspensão? Se foi... Puta, eu lembro que eu vi só no. Eu não, não acompanhava muito. Essa época eu assistia no, no First Row, né? Então, eu não acompanhava muitas notícias, só assistia os jogos. Quando eu entrei no jogo, os caras estavam falando, mostrar a escalação. Eu falei, não é possível, cara, cadê? Tá faltando. E aí eles foram falando no meio da transmissão, que eles tinham sido suspenso. foi falei, puta, não acredito. Então, eu descobri assistindo o quinto jogo. Tipo, Ronaldo na Copa de 98, que saiu a escalação com o Edmundo. Lembra disso? <risos> pois é. O Telegram. Como assim, Edmundo e Iberto no ataque? que houve? Aí começou o jogo e tava o Ronaldo lá. Ah, ele é erro, os caras escreveram errado. Nossa, pois é, gente. Vamos nos recolher. Quero agradecer ao Lucas pela, pela sua estreia como comentarista nas transmissões ao vivo do Buncha Calaca. <risos> Quando quiser fazer um próximo aí, pegar um jogo histórico ou marcar mais um, não precisa ser do Suns Até agora não repeti nenhum time. Essa é a quarta transmissão. Não, não tem, podemos. Não tem nenhum time repetido. Vamos lá. Eu, que eu prometo que, Maquete. falando dos. Falando dos outros 29 times da NBA, eu consigo ser imparcial, Vava. Do Suns eu não consigo, não. Eu devia, ter, eu devia ter botado a minha camisa do Eric Bledsoe, que eu usei no basquete, porque me xingou uma vez. Você não merece usar, né? É. Ainda Mas do eu... Judas, a camisa do Judas. I don't want to be here. Nossa, o deu uma travada que eu não ouvi. Não, eu falei, I don't wanna be here, a frase dele no cabeleireiro. Ah. É. <risos> no salão de beleza. Vou lá, gente. É. Vou lá né? horas, a hora do, do, do, do jantar do meu filho. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Vou subir agora no. vou baixar o arquivo, demora um pouquinho, aí né? eu subo no YouTube. Quem quiser assistir vai falar o esperado para sempre. Beleza? Valeu, Lucas. Valeu, Vavo. Até não próximo. Quando, não sei quando nos veremos novamente, já que o basquete, nos veremos ao vivo novamente, já que o basquete deve voltar a estar em 2021. Mas a gente marca é. mais uma live aí no futuro. Vamos sim. Sem problemas. Valeu, galera, Valeu aí Até o próximo vídeo no canal. Aí. Até o próximo ao vivo. Até.